O tema, se existir, é a celebração. O centésimo episódio. Vim com um Uber todo mal-humorado mal por aqui. Ah, é. Boa tarde, tudo bem? Que remédio? Eu mais... <risos> Quantas petas é que a vossa área já meteu à humanidade? Porque vocês controlam isso. Quando encontramos moedas, tudo que seja metais, não nem sequer podemos dizer, porque não se pode, se pode, não se pode ah, divulgar é. para não irem para lá gajos com de metais e o caralho. São pessoas que são especializadas e efetivamente que são arqueólogos que estão a fazer publicações científicas. E agora até posso puxar um bocadinho atrás, é aquela história que eu estava a contar, quando o Jornal Notícias me foi me a mim e um colega meu. É o que falta na comunicação de ciência. Pois, é o press pois. release. Estão aqui e estas informações por esta ordem, com estas palavras que vocês vão dar e depois aquilo é reproduzido. Mas é muito complicado perguntar a um cientista, alguém que gosta de ciência, olha, o que é que tu achas sobre isto e não ter uma resposta de 4 minutos? Exemplo, se eu quero ter mais, mais propriedade que tu, hoje em dia tenho que ter mais dinheiro, mais posses. Então é competição? É se competição, Se eu quero ter, sim, mais, sim, eu sim, quero sim, ter sim, mais do que tu, sim, é competição. uma competição entre seres humanos? Sim. E é isso que o dinheiro vale em sociedade? É uma métrica de competição? Achas que era possível substituir o Papa, a eu, função do Papa na sociedade, eu, por inteligência artificial? Eu acho totalmente possível e até acho recomendável <risos> podem perfeitamente ou facilmente ser substituídas por um robô certo. isso vai vai ser um novo paradigma ou seja nós vamos ter que nos saber adaptar é isso a ter a ter a, a migrarmos para outros empregos a criar outros empregos e é aí que eu acho que alguns ou muitos empregos vão desaparecer e de repente eu tipo, o que é que eu estou a ver isto? Estão duas da manhã e estou a ver uma pessoa com uma doença de pele que tipo, lhe comeu a pele toda, de repente ela tem que ter peixinhos em casa para lhe comer os restos da pele e ela também tipo, eu estou ali às duas da manhã, oh meu Deus, já estou quase a ir ao GoFundMe para lhe dar Às <risos> vezes a inocência faz-nos melhores pessoas. Eu não quero saber tudo. Há coisas na vida, eu estou a olhar para vocês, imagina que com a tecnologia aparecia mesmo tudo o que vocês estavam a pensar. Eu não quero saber. Mas tu podes passar um bom bocado com uma pessoa que seja exatamente dif completamente diferente de ti. Tipo, não, acho que não tem, não tem nada a ver e tu já és com essa é, é muito calculista, estás a ver? Faz-me confusão essa cena de estares a tentar... Desespero. sim Faz parte da cena. Não acham que... As pessoas já são descartáveis neste momento e nos meus últimos dois meses precisamos chorar sobre isso. <risos> <risos> Mas imaginem o quão descartáveis vão ser depois divorciaram só aos 70 e tal anos. Toda a gente fica, ok, já estão tão bem, vão se divorciar para quê? Ah pá, têm esse direito, caralho, eles estiveram a viver a vida toda basicamente condicionados pelo que a sociedade esperava daquelas pessoas. Sim, mas, mas... E a minha avó tinha uma vergonha do caraças de, de falar disso, porque achava que lá está para ela o divórcio, aquela ideia que criaram na cabeça dela, e ó, avó, não tem mal nenhum, estás feliz, não estás, o avô também está feliz, tipo, que se foda, não... não tem essa... que haver. que se foda. <risos> Dinossauros. Adoro, amo Mas arqueologia não é propriamente escavar dinossauros, atenção. Pá, não se para mim, para para mim é. Mas pronto, mas sim, por norma os arqueólogos também adoram dinossauros, sim. É aquela coisa, não é? Claro que sim, sim, sim, sim. Mas isso, é mais isso, quando falamos de dinossauros, estamos a falar mais de paleontologia. Tu quando vais a um cemitério ficas toda maluca, não é? Eu adoro Páscoa? cemitérios, <risos> eu adoro cemitérios. Eu não quero perpetuar aqui uma cena em relação aos arqueólogos, mas já, eu adoro cemitérios. <risos> Não sei, eu adoro Smith é por porque... causa. Da arte cemiterial, é mesmo bonita. Não sei se eu vocês quero... têm eu aquele fascino. Já adorava cemitérios é não... antes de Ai, ser arqueóloga, eu... não? Se eu já adorava, já. Ei, gostas Imagina, gostas aqueles filmes do, do. Aquele filme do fantasma da ópera, não sei se vocês sabem quanto é. Aquilo para mim com a neve, tipo, eu fui a Paris e uma das cenas que eu queria era ir ao cemitério. Eu só não fui mesmo porque não tive tempo. <risos> ah, mas isso é comum ir a Paris ao cemitério. Oh, pá, também sim, porque estão lá entre pessoas que... conhecidas, Oscar Wilde, etc., mas não era só por causa disso. Era mesmo porque eu gosto de. Não sei, olha, isto é muito bacana. Mas tu gostas de dar dos cemitérios em Portugal, por exemplo? Okay, Para então, mim é um muito bacana. O que é que caiu ali da Boa Vista? Ou da Agramonte, procura, sei. sei. Lá ah, mas, ah, mas como sabe, Estes eu só vou, assim, vou a Agramonte né? quando morreu um familiar <risos> meu. Eu não, eu era um spot. Quando andava ali... É para dar, vou dar, <risos> <para> <risos> dar uns beijos para o cemitério. <risos> Pera, tu, estudaste, não, não. tu estudaste na Flup? Era na Flup e na Fucup. E Pronto, então ias ali, a, ias ali Pá, ao cemitério maito, para estudar. estudar para o cemitério. E fazia o caminho para baixo, às vezes chegasse um bocadinho mais cedo, meio que tinha tempo e ia lá... Mal, ali, Dá ali um solzinho mesmo fixo, tipo o quê? Ia para lá ler um a livro... tipo as virtudes, não é? <risos> Uh, <risos> opa, isto isso que isso é, é muito estranho é muito nicho esta não merda é, não, não é, é não é faz sentido faz, faz sentido é fantástico tem que haver pessoas a valorizar isso nós não estamos acho aí. que és a primeira pessoa eu... que eu estou a ouvir dizer que gosto de cemitério. não eu adoro é uma cena mesmo não mas não sei, a atenção eu percebo eu sinto me mesmo mesma em paz naquele sítio é, eu não sei te chateia, isto, né, não é tão... sei, não vou dizer <risos> essa típica cena de que tipo os mortos não fazem mal a ninguém não é não é nisso que eu penso mas mas não fazem ah, bem, não, mas, é, mas não, é, não é por causa disso bro, que eu desculpa, gosto, bro, desculpa, eu, desculpa, não eu não te sei, por tem lá gatinho, está cheio de gatinhos, é mesmo fofo, não sei. Os gatinhos irão aos ossos. É. <risos> não. <risos> e, ok, então olha, por acaso podes, podes tirar <risos> aqui uma questão que eu tenho algum tempo. Hum. Quantas campas uh, têm por linha? Não, não, não. Ah. Isso, isso eu poderia ir lá ver, não. Mais eu nunca menos... passei tempo no cemitério propriamente a olhar <risos> ao espaço em volta, não é? É um momento <risos> pesado. Não, Nem aquela... eu não vou numa altura que, tá, que esteja a ver um funeral, precisamente. Um e precisamente tu tens a perspectiva do que é o dia-a-dia. No cemitério, claramente. Por exemplo, é? a, minha avó, a minha avó na campa de família paga mensalmente a uma pessoa para ir, da flor, das floristas lá ao lado para ir lá pôr flores na campa. Okay. Sempre tem uma mensalidade. Então eu queria saber quantas pessoas é que trabalham a fazer. Quem limpa, quem faz arranjos, etc. É assim, eu não. Não estavas lá. Eu não não, não preste, estou por dentro presto, dos números de pessoas. Imagine, que... Eu não presto esse tipo de atenção àquilo. E, aliás, e agora já nem frequento aquilo. Eu também não, não passava a vida no cemitério. Não quero que vocês pensem que o meu dia a dia era. Cara, se ia para o cemitério, ia para as aulas e saía das aulas a correr para ir para o cemitério. de forma que eu nem pensava. Eu também gosto de estar em casa e tenho merdas para fazer. Era literalmente quando tinha, sei lá. 10 saía mais minutinhos. cedo. Nunca, uh, 10 não sei. Nunca marcaste <risos> um date no cemitério? Oh. Nunca matei o que é? Marcaste o qual foda-se. É? Ai, marquei um, um date? Um date mate... Olha, vamos. Não, nunca um marquei, nunca mais. um café, vamos. sentarmos num jardim. Conheço um jardim fixe. Nope. E era o cemitério. O <risos> um jardim do cemitério. Não, essa pessoa devia. <risos> não, tipo, nunca mais. bloqueava-me ah, logo em todo o lado. Não, é não, nunca aconteceu. Não, não, há, é eu, eu não, não acho pode haver assim pessoas assim que possam. Olha, vamos ver um colo. Vamos ali, ali no cemitério. Como não poderá acontecer. Estamos aqui a julgar pessoas. Mas comigo não aconteceu, efetivamente. Mas podia acontecer. Gostas de ossos. Gostas de cemitérios. Mas para isso, eu, eu, imagina, eu gosto de impingir... Eu que a é cemitérios, as pessoas? Não, ah. e conhecer cenas tipo arqueológicas, por exemplo, em Gaia, tipo, noutros sítios também. Imagina qual é que foi a tua maior descoberta? Descoberta? Olha, isso aí... É assim, olha, em Gaia, porque eu, pronto... Adoro Gaia, né? portanto, tudo que eu possa estar envolvida que esteja ligado à arqueologia de Gaia, eu estou lá. E pronto, uma das coisas que nós descobrimos, principalmente na, nestas investigações que foram feitas para a extensão da, da linha da Metro do Porto, ali a chegar a Santo Vídeo. Foram descoberta, foi descoberto ali um povoado de fossas pré-histórico e que aquilo remonta provavelmente até às, às coisas mais antigas que já se foram descobertas em Gaia. Portanto, provavelmente Paleolítico, Idade do Bronze, porque depois há, há assim discordâncias entre, entre o pessoal que trabalha nisso. E, uh, <risos> e aquilo para mim é assim: uh, para mim é bonito pensar que sequer vai ser reescrita alguma coisa na monografia de Vila Nova de Gaia e saber que eu contribuí para isso, porque eu, pronto. Lá está a Gaia. Pronto. <risos> mas é por ser gay ou por ser. É, é sim. Uma experiência profissional. É por ser é. uma experiência profissional, mas assim, eu já trabalhei ah. noutros sítios em arqueologia, já, já fiz uh, trabalhos de escavação em matozinho, já fiz na Trofa, uh, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma por coisa. Por ser em Gaia. Não? Sim, apesar de que, por exemplo, na Trofa, uh, onde eu estive foi no Castro de Alvarelhos e aquilo é. Vê-se assim, ali nitidamente a diacronia da ocupação das, das povoações, quer dizer, no, no topo ainda está muito dado. Explica da a diacronia, de ocupação, então, diacronia é no sentido de ter uma sequência de ocupação, ou seja, pode, há locais que são abandonados e depois, por alguma razão, alguma povoação começou-se a desenvolver ali novamente ou pela primeira vez e, portanto, é como se fosse o historial de, de ocupação daquele, daquele... Estou a pensar em inglês, site, aquele local uhum. arqueológico, pronto. Hum, dizemos que é uma diacronia, ou seja, a história, digamos que é quase sinónimo de cronologia, se, se quisermos assim dizer. Okay. Mas remontada àquele local em específico, pronto, e tem a ver com a ocupação. Okay. E na trofa? Era particularmente interessante? Era, era ali é que eu descobri, era sempre a sair coisas todos os dias, assim, eu no início ficava... Qualquer coisa que me aparecia, eu ficava mesmo tipo, ok, mas chegou um ponto em que já era tanta coisa que já não dava para estar... Nem eu tinha energia para ter esse tipo de entusiasmo depois, <risos> com, uh, referente a tudo, porque lá aquilo era uma mini, é um sítio que ainda está, ainda está muito... Um... Mais uma descoberta, fuga. Sempre assim, ah, cansativo. Ah, tu és tipo aquela cena que vais com o pincel e estás tipo. Olha, uh, exatamente. Aliás, até foi lá. Uh, o uh, uh, que... uh, o faz parte. Foi lá o Porto Canal até entrevistar-nos <risos> e aquilo foi mesmo esquisito, porque, o, assim, por norma, os jornalistas escrevem sobre, pronto, sobre ciência, sobre o que é que seja que está um bocado fora das suas áreas de, pronto, de, de conhecimento. E um, aquilo que eles escreveram, sim o gajo que chegou lá a gravar-me, era assim Estava assim com a câmera, começou-se a aproximar com a câmera o da minha cara E eu tipo, que esta não, não diz nada, também, <risos> depois assim olha, Era para capturar o som. Aquilo surto. que estavas a fazer, olha, pega nisso e, e volta a fazer aquilo eu só dizer assim, cenas mesmo as estradas E ah, que tu... queria, queria uns planos queria, muito específicos exatamente, pois. olha, eu pego assim num piaçaba, que era uma merda, era merda que estava ali mais à mão peguei assim numa cerâmica que tinha-me aparecido tipo e lá, tipo, olha, meia hora assim, só tipo, se não tirar a câmera eu não posso... tu estavas a superar, mas não era foi. para sair o pó, era mesmo <risos> não, porque... isso foi RTP uh, Porto, Porto, Canal. Canal. Porto Canal Manufaturado Olha, está visto? calado. Andas muito preocupado com a veracidade das notícias? Já vistas? Mas é. olhem eu... Mas tu duvidas quando eu vejo, tipo, que é uma coisa que eu gosto de ver nos tempos livres, tipo, um noticiário de merdas de fósseis, estás a ver? Uhum. Acho, acho <risos> que eu não sei o que é que vai tomar na faturada? <risos> Mas não é tu. não sei, bro. A mim não me papam de sono nessas coisas. Não é tudo, Após que tá... mandem para lá, tipo merdas, tipo, eu encontrei um osso, estás <risos> a ver? Tipo Olha, de um frango qualquer dou... que acaba a matar, ah, oh, está aqui um osso. E eu dou explicações. Que homem. remonta a 3.000 anos atrás. Foi o osso que estava no <risos> Puma Ceia. é sim é claro que não pode, ser tudo ment... não pode ser tudo mentira, mas também às vezes eu sou sincera. Eu, pronto, na minha vida profissional, assim, principalmente relacionada com a arqueologia, muitas vezes já tive que dar entrevistas e assim e uma das coisas que me aconteceu com o Jornal Notícias, por exemplo, Uh, com, com um colega meu. Olha, isto é uma coisa que eu nem tinha pensado falar aqui e agora por acaso até, não, até que vai que, ter que, um bom acho ponto. Que é um -me Olha, um, sim, sim. Uh, é... tipo a bônus, tu. <risos> não, não. bônus de Gaia. Isso. <risos> <risos> Ai, gostei. Vou pôr no meu tens coisa do Instagram. É a de Gaia. <risos> uh, pronto, bem, isso é mais. Pronto. Eu posso ser arquilogia forense, está bem, pronto. Um, então, o que eu estava a dizer, uh, foi lá, um, o Jornal Notícias foi-nos entrevistar, quando nós estávamos a trabalhar num, num castro e Matosinhos, e foi-nos lá perguntar aquelas coisas genéricas, tipo, qual foi a coisa mais interessante para ti, que já apareceu e não sei quê, e nós, quando é... Um, por exemplo, quando encontramos moedas, tudo que seja metais, nós nem sequer podemos dizer, porque não se pode, se pode, não se pode ah, divulgar é. para não irem para lá gajos com detetores de metais e o caralho. Porque já tinham pronto, e apareceu, apareceu lá uma moeda romana e eu, como é óbvio, não podia falar disso, nem podia falar da corrente, pronto, coisas, uhum. as coisas assim mais valiosas nós não podíamos dizer, então aquilo, uma pessoa tinha que se reger um bocado às cerâmicas para dizer que, o, o que apareceu. Então, a minha resposta uh, é assim, primeiro na altura o gajo perguntou porque é que eu estava naquela área e aí eu disse logo que, pronto, desde miúdo eu sempre tive aquela cena ver National Geographic, Jane Goodall, tudo que fosse assim uh, coisas de investigação, e não sei o que, sempre... Pronto, uh, vivi sempre fascinada com isso e então para mim foi fácil escolher a área também por eu ser assim muito curiosa, a transdisciplinaridade da, da cena pronto, fez com que fosse fácil para mim escolher Uh, apesar de não ser nada uma área boa financeira, no que toca a ganhar dinheiro, portanto, não, não sei se recomendo, mas um, <risos> pronto, quanto é que vale Quem uma quiser... moeda romana, já agora? Quanto é que vale? Eu sabia não que sei, não. A sabes, nisso mas eu sabes bem. qual é a cena? <risos> <risos> a minha pergunta seguinte é, é... o lobby das cavadores. <risos> quanto é que tinha <risos> que valer <risos> a moeda <risos> para tu atirares? Claro, está. Mas imaginem, a cena é essa. Tu não tens de a ninguém, não te metes a mãe logo ao bolso. Isso era o que a minha família me dizia: olha, minha filha, tu vais para lá, olha, tu me metes logo ao bolso, não sei o quê. É? Porquê? Estás a denunciar a tua família. Isso não é mal nenhum, olha a coisa da minha avó que quer saber dessa merda com uma coisa. A minha avó não está na internet. Ela está a cagar, a minha avó. Mas imagina, a ideia que ela tinha era a ideia que eu tinha inicialmente também de que, e Deus, tudo que eu encontrar aqui. É isto É valiosíssimo! Sei quê. Quando eu começava a ver como é que funcionava merda, aquela merda, tipo, meter em saquinhos e depois aquilo vai para o laboratório na mala de um carro ficar tipo tudo, até às vezes degrada essas coisas um bocado com, o, com a própria umidade porque aquilo é. vem do fundo da terra, né? às vezes a terra até está um bocado úmida, dentro dos sacos, mesmo a gente fazendo furinhos para, para evaporar um bocado pronto, para não ficar ali aquele, aquele ar úmido dentro do saco, as coisas acabam por se degradar um bocado eu Aquilo fazia uma confusão, tipo, é hora de almoço, pessoal, tudo para fora a gente... e ficava lá os sacos daquilo que ia saindo de cada, de cada uma das sondagens, ficava ali ao sol e o caralho e eu. O que é isto? Era Como é que tu sabes que é um, osso, que eu tava eu tava velho ou um osso novo? É Só a ver. Não, mas isso tem que ser em laboratório. Não, só, mas tu só mas a ver. Imagina, imagina, Tu vês, alguém vê ossos, estás a ver? Hum. E diz, e vocês têm que ir para lá. Sim, se estivermos a trabalhar. Sim, sim. mas. Alguém examina aqueles ossos? Ou supõe-se que aqueles ossos são antigos? Não, isso lá está. Depende de qual for o objetivo da, da investigação. Há coisas que nós já conseguimos... Pronto, uma coisa que nós aprendemos na faculdade, aprendemos os métodos de datação relativa e depois os métodos de datação uh, exata. E alguns têm que ser mesmo com, com o instrumento, outros é... Por exemplo, uh, tem a ver com o extrato em que apareceu, por exemplo, nós datando o extrato também, se aquilo aparecer no extrato X, quer dizer que já sabemos uh, mais ou menos... Uh, Pronto, a cronologia daquilo, Como assim no extrato? Imagina, tu se fizeres um corte na Terra, tu vais ficar com uma visão de perfil do corte estratigráfico da Terra. E tu vais ver a mudança de como é que os, de os depósitos, estás a ver, ficam tipo... as formas ficam... nunca viste... Já já estás a ver aquelas, aquelas imagens assim, que tens tipo dinossauros e cabelos e e, e, na, e nas coisas assim. são <risos> os dinossauros, mas... Não, mas é, é verdade, até é pessoa, pessoa a morte. Mas isso que estás a falar, pronto, isso aí tem a ver aquelas imagens para mostrar as eras da Terra e depois, a partir do momento em que pronto, surgem... os humanos já não, já não se chamam eras, mas pronto... Hum, hum, Pronto, não era bem isso que eu estava a pensar, estava a pensar assim numa coisa mesmo específica, tipo uma sondagem, tu tens um quadrado, este quadrado é onde eu vou trabalhar nesta investigação, e depois ali tu fazes uma espécie de um, de um corte, e imagina, uma sonda, nós fazemos uma investigação, metemos às vezes sondas, e a sonda é assim uma, uma espécie de um cilindro, estás a ver que aquilo vai remover em profundidade, até e quando sai, tu vês tipo as cores todas diferentes, é mesmo para nós sabermos prever mais ou menos o que é que nos vai aparecer por baixo, pronto. Percebes? Não sei se foi clara. Não, não, não. Faz. Não pode entrar logo ali de escavador. Não, não né? pode entrar a abrir, claro. Claro, isso era o que se fazia no século XIX e muitas merdas foram com o caralho por causa disso. Por já te antes. sentes mais confiante, sentada? Aqui? Já. Já passou, não já? Já, eu começo a falar de arqueologia e é, eu então já... Então acho que convém <risos> dizermos o que estamos aqui a fazer hoje. <risos> não, sei. mas eu, eu tenho, tenho. Pois é. Está tá, tudo bem. Porque não interessa como começa e é desinteressante como acaba. É uma conversa que, a correr bem, não chegar a lado nenhum. O meu nome é Francisco Paes Rodrigues. À minha direita, oh, Atrás da câmara, à nossa frente. Oh, é e à minha esquerda, Catarina. Aqui, e à tua frente. Romani. Ah? fazer um individualmente? Para todos? É? Vou fazer agora? Para os Ah, cá, para o, quando vier vier ah é? ok, ok, ok. okay. <risos> não, não sei. para nos deixar para a mesma frase, a saber? Não vou, ah, ok. Eu já sei como é que vou fazer as transições. Tá pronto, pronto tá deixa-me continuar. Planeato. Isto é uma das coisas que eu tenho que cortar. Eu deixava, eu deixava, e a minha esquerda, Catarina a... Romani, apresento Romani ou Catarina, como vocês quiserem, apresento-me. Uh, pronto, então eu sou o fã do Nuance E por isso é que estou aqui <risos> Era isso que eu era para dizer? Não, é quem, não quem era tu mesmo. és Porque a pessoa que, que interessa é assim Porque hoje a conversa não chegará a lado nenhum O tema, se existir, é celebração do centésimo episódio De Nuance Do segundo ano de Nuance Estamos a gravar isto no um dia 1 um de dezembro Faz dois anos Que saiu o, o primeiro episódio de Nuance com Live audience hoje Temos aqui a Live Audience É Olha, verdade a acaso não sabia que era mesmo hoje fazia dois anos Eu acho que o primeiro episódio que vi foi depois do Natal e antes do Ano Novo de 2020 Eu acho que foi por aí Que era quando você ainda era bolas é... para o pinhalo E ainda Sim. me lembra? Depois eu vi Sim. o primeiro que fui puxar todos atrás pronto hum. E pronto Parece a minha mãe às vezes Porquê? Porque ela também faz isso Na box na boxe e com o podcast. Né? A Fico. sério, tu também viu o podcast? Estás a gozar. Descobriu e está a revê-lo todo. Não acredito. Já é que já não fala para estas memórias. <risos> <risos> a sério. Olha, Mas, se, pronto, se me tivesse a dar vida, a vida. tango em direto, sempre te chamas como estás a fazer. Diz, eu sou convidado ok? Dizer que <risos> este episódio temos uh, pessoas, algumas pessoas que, uh, que nos pagam, pronto, que são apoiantes. Filho, uh, Dão um dinheiro, dão um dinheiro a este, a este pequeno projeto. É importante dizer. Claro que é importante dizer, porque assim, se vocês eventualmente quiserem estar aqui, pá, eu não estou a dizer que já que pagar. sabem <risos> o que têm que fazer. <risos> Mas se pagarem, podem estar aqui ajudam-nos, pronto, compramos estes Bomarmos que são novos, que custaram-nos o vosso dinheiro. É importante dizer que nós estamos que é temos certo. que fazer questão de que as pessoas saibam que o vosso dinheiro está a ser empregue em coisas úteis e não em futilidades da vida. Certo, é verdade. <risos> e, portanto, que o que o Castro nome? quer dizer, no fundo, é que a Catarina é a nossa Patroni. Sim, e por também isso, gosto de Patroni. E, é bom, não é? É um é bom, bom vocábulo. Acima com o meu nome, fica tudo muito italiano. Também é Comani, Patroni, <risos> não é? E, mais do que a Catarina, vamos juntar-se a nós. Vou-vos apresentar o Pedrito, personagem muito insigne deste podcast. Normalmente é comum ouvirem no final é comum ouvirem no final do episódio referências ao Pedrito me chama Trash Time conheci hoje. <risos> <risos> conhecemos hoje e o Telmo então, batam palmas ao Telmo se é para bater palmas, bate-se palmas é para bater palmas a todos. o Telmo é um, é um patrono do qual nós não temos informação anterior mas que se deslocou aqui para estar connosco já, és estar onde connosco. O Telmo já agora? É é Era Era não se que ele Foi se Vem é. <risos> para <caramba. Ele> <risos> aqui. Vai, Foi. Era feriado, <risos> ele veio, volta. Ele acabou veio da a dar a volta. Ele veio a dar a volta depois do almoço. Ele veio dar volta depois do almoço. sério. Foda-se, eu é que vim com um Uber todo mal-humorado para aqui para a foi um estranho Cheguei. Boa tarde, tudo bem, que remédio eu pronto, vai eu eu <risos> começar bem esta merda, estou mesmo a ver Logo hoje que não posso usar o meu <risos> carro e Enfim A pessoa que se deslocou de mais longe foi o Pedrito que veio de... Vizela, Vizela. Pronto, pá Que horror! Que horror! A cidade já fez obras? Tipo, há algum tempo? Não, nem, nem, não vou lá ver as obras, desculpa Ei, Mas há termas em Vizela, não há? Pronto. Estou a brincar contigo. Há, a motivo, a brincar contigo. Não há motivo de visita para mim. Eu tenho uma ela... pergunta para ti. Animais que não têm esqueleto. São invertebrados. <risos> eu sei, sim, mas eu gosto mais dessa de animais que não têm esqueleto. Sim. É assim que eu uso, é assim que eu demoro, é assim que eu aprendi, estás a ver? Obrigado. Tu curtes? Sim. Tubarões. Curtes tubarões? Sim, mas o que é que tem? Porque a nível não há esqueleto. Imagina, é um animal. Então, mas olha, que... uma coisa. Só eu... os dentes, eu... só os dentitos. Pronto, mas imagina, o que eu quero dizer, é, o que eu quero dizer não, que eu ainda não disse nada. Uh, por exemplo, aqui nos solos do Norte, por serem, por serem muito ácidos, raramente se preserva até esqueletos. Ou seja, os ossos também desaparecem. Muitas vezes nós encontramos sepulturas, escavadas na rocha, e pronto, também há um estudo variado sobre isso, sobre as próprias formas antropomórficas, etc. Algumas já têm um, o desenho dos ombros, outras são mesmo só, tipo assim, cavadas por uh, formas ovais, pronto, tipo que caberia lá qualquer pessoa, etc. Uh, e nem sequer se encontra ali sepultura uh, não se encontra sequer ali uh, o vestígio humano, percebes? Quantas petas é que a vossa área já meteu à humanidade? Porque vocês controlam Sim, isso. Sim, claro, eu sou a um... mesma merda. pessoa certa para responder Não, mas quantas petas é que tu achas que o pessoal disso? já ou não, seja, já olha, meteram olha, à humanidade? Eu vou, eu vou é assim, dizer. o Chico tem esta merda com os jornalistas Chico, Eu odeio <risos> <eu, eu tenho risos> arqueólogos, eu tenho esta merda com os arqueólogos, a <risos> sério Sério? Sério pai, eu passo-me com arqueólogos não posso, não posso, posso, mas que é mentira. Estás a usar, não lembra isso? É, mas é... porquê? Mas porquê? Até porque eu vou não, brincar, dizer que perpetuam. Tô há muitas merdas que são perpetuadas e que são efetivamente mentira. Por exemplo, se vocês forem ver o canal história, vocês caguem naquelas merdas dos aliens fazerem as pirâmides e o caralho, porque isso é tudo mentira, ok? Portanto, não, é um... isso foi escravatura. Isso foi escravatura. Não, não também não, estás a ver? Que as pirâmides não foi escravatura. E nós já falámos não. aqui uma vez. eu Claro, sim, e senhora, febrero. que eu fiquei em encarando. Então como é que foi? Como é que eram as pirâmides? Supostamente aquilo era trabalho pago, pessoas que eram especializadas. <risos> trabalho pago, pessoas especializadas a construir pirâmides sim, naquela altura. Sim, aliás. E, e não havia chicotadas Não o havia... levantar a Não, é em... sim uh... não estou a dizer que não foi o escravo que projetou. Não foi o escravo que projetou. Não é o projeto. Já <risos> ninguém tá a dizer isso, Castro. É... Mas é, há coisas que. É, ah... Havia antigamente a ideia de que de facto era assim e depois foram feitos não sei quantos filmes e não sei o que e o pessoal ficou todo com a ideia de que, era, que isso era uma coisa irrefutável, mas depois efetivamente foram... Nunca escrevei no Egito, como deve imaginar, quem me dera, mas... Uh... Já se foram descobertas muitas coisas que, no sentido de provar que de facto aquilo havia acordos com essas pessoas, precisamente, e que não era qualquer pessoa Acordes. escrava. <risos> Imagina, não era qualquer pessoa escrava e ia passar fome que sequer conseguia uh, levar a cabo um trabalho daqueles. Um traba sim, sim, eu não estou a dizer aliás, que escravatura não, não podiam de... ser alimentados. Caralho, viviam em casas melhores, é tinham roupas um, melhores, tô... eram melhor alimentados. não Estou ao é contrário, eu sou, eu sou um produto, eu sou ignorante por causa da Hollywood por da múmia, não é? <risos> e, e entre outros filmes, há muitos filmes Indiana Jones, sobre... bem, Indiana fechadora, Jones fechadora também. Mesmo sendo, tendo muitas... Lara okay, Croft. Ok, ok. Mas assim, a nível de peças, nada? Não tens assim nenhuma coisa que tu achas, não, isto, isto não aconteceu e o pessoal estávamos aqui já enganados assim, aos anos? Uh, olha, eu por exemplo, ai, mas eu nem vou entrar por isso, isto vai ficar uma seca. A, mas tua, não, a tua teoria da conspiração que tu acreditas firmemente? Hum, não sei, não estou preparada para responder essa pergunta imagina, há muitas merdas que são ligadas, por exemplo, a Leonardo da Vinci que eu gostava de acreditar e quando era miúda, aquilo para mim era tipo, para mim ver aqueles filmes do código da Vinci e o cara aquilo para mim era tipo, <risos> archaeology porn estás a ver aquela <risos> merda era mesmo tipo, uou, como assim e, tipo, mesmo, e aquela série do do Bones. não, a série do uh, Caraca, aqueles, aqueles robôs que eram humanos, como é que se chama? Westworld. Não sei se ah, vocês okay. conhecem essa série. Conheço, mas só vi dois episódios. Pronto, mas basicamente há ali também mas uma... Mas é que não conhecia da Chico. Que... Há ali é. também... Podem dizer... Sei, eu conheço <risos> o universo, sei de que é que, que se trata. Eu já ouvi não, o nome, no não conheço. conheço. Não, mas pronto, há... na, primeira, na primeira season... Hum, aque... Pronto, basicamente há ali umas cenas rebuscadas no, no final que que estão ligadas ao quadro da criação de Adão, que depois há ali um espaço que podia ser um cérebro, e não sei o quê, então aquilo já está a fazer, okay. a remeter... E eu sempre achei bem pior dessas merdas, mas é assim. É ficção coisa. científica. E, sim, mas imagina, há que saber fazer a distinção entre quem, quando são pessoas que estão especializadas, e efetivamente hum. que são arqueólogos que estão a fazer publicações científicas, ou seja, cagar para jornais, e até algumas vezes National Geographic, e etc., porque essa merda pode estar super enviesada e agora até posso puxar um bocadinho atrás é aquela história que eu estava a contar quando o Jornal de Notícias me foi -me a mim e um colega meu uh, numa investigação arqueológica que a gente estava a fazer e efetivamente eles eu, eu perguntaram qual era a, co a coisa mais interessante que eu tinha uh, encontrado, uh, encontrado lá, e eu, claro, tive que me remeter então para as cerâmicas e uh, o que me veio à cabeça em responder naquele momento foi que ah, foi muito interessante porque eu encontrei uma, uma cerâmica que depois, passado, passado uma semana, consegui encontrar a peça que ligava perfeitamente àquilo, então só isso é uma cena super rara e que depois o. A parte engraçada disto é depois, quando nós vamos fazer o trabalho de, de laboratório, fazer, poder fazer a associação de, de peças e chegar a uma forma final de, dos artefactos que nós encontramos. Pronto, então foi o que me saiu. Pronto, foi tipo dizer isso e foi efetivamente verdade, pronto mas não tem nada de especial. Lá está, tive que fugir, não, não pude dar a, a resposta verdadeira. Depois, perguntaram a um colega meu que, que é brasileiro e perguntaram também porque é que ele tinha escolhido aquela área, etc. Pronto, e eu, quando perguntaram isso a mim, eu tinha dito que era a paixão da minha vida, não sei que aquelas mais pessoas dramáticas que eu gosto de dizer. E que eles também quando puseram efetivamente no, no jornal. E o meu colega perguntaram-lhe só de onde é que ele vinha, e ele disse que vinha do, vinha do Rio de Janeiro. E pronto, e, que, e qual foi a coisa mais interessante que ele tinha encontrado? Uma, uma coisa qualquer em Brose, e depois, pronto, como aquilo é não podia sair, eu já não sei como é, que volta é que foram dar aquilo, mas aquilo tinha sido encontrado naquele momento, mesmo antes de chegar o jornalista. E o gajo publicou aquela merda a dizer que aquilo era do século primeiro, já a inventar uma datação para aquilo que nem, nem nós podíamos... Mas foi o jornalista, estás a ver? Nunca... Ele pôs, entre aspas, como se fosse o rapaz, eu não vou dizer o nome dele, como se fosse o rapaz a ter dito uma coisa dessas. Ou seja, e mesmo o que ele pôs, entre aspas, que eu tinha dito, não foi nada daquilo. Não sei, ele achou-se, se calhar, demasiado dramático a resposta que, hum. que eu dei e... Bem, de, eu, o que ele escreveu, que eu tinha respondido foi: ah, eu gosto muito, porque é uma, uma área entre a história e as ciências que me fascina. Ponto final. O mais interessante que eu encontrei. Já não sei, já não me lembro o que é que ele disse. Pronto, o meu não estava assim muito. pronto estava um bocado enviesado, porque mudou as minhas palavras, mas pronto, também não. Era o aceitável. Resultado final e o do, foi... do teu amigo? E o do meu amigo, que é, é isso que eu vou do, chegar. Do uh, sim, inventou uma datação para, uh, para o de facto que ele tinha descoberto e ainda. Uh, esta parte é tão. o jornalismo que... em Portugal. Que Imagina, razão. ele era brasileiro, então eles começaram com, a pôr entre aspas, como se, ele, como se ele tivesse dito que adoro estar a escavar aqui neste lugar, em Portugal, não sei o quê, vejo aqui tantas as minhas raízes, não sei o quê, a tentar fazer, a tentar hum. remontar esta merda toda à cena de tipo o Brasil ser como se fosse uma espécie de extensão de Portugal, a como sério? se tipo. olha. Nojento. Foi nojento. Mas, mas o que é que o teu colega disse que ele pudesse só, ele ele Nada. Só disse literalmente que vinha que do Rio de Janeiro e que veio Ah, trabalhar... então gajo pôr em Rio de Janeiro e fez toda Logo, uma narrativa... completamente. No, no, no, no ele, ele escreveu sou carioca e não sei o quê, adoro história... <risos> foi mesmo isso. Foi... Para mim isso aí chama-se imaginação. Com saber vender uma, é uma peça. Ótimo, não pode ser jornalista. Não acho, não hum? acho isso. Não pode ser o jornalista. Eu achei mesmo estúpido. Mas eu concordo contigo, Chico. Pois. Está no ramo errado estás tá a ver Claro. Mas eu tenho jornalistas que são excelentes escritores e são excelentes jornalistas também. Mas o problema é que só o entretenimento é que dá agora. Isso é entretenimento. Sim, mas o entretenimento hoje em dia é o que está a dar. Pois. Ah, a própria... A própria uh, fora os, os quotes que ele pôs... Tipo, aparecia a minha foto, aparecia a foto do meu colega e depois Ana Grito por baixo, o, em aspas, como se nós tivéssemos dito aquela merda. E depois todo o resto de, de, do texto, do corpo da notícia... Ai, aquilo era... Anterior, juro, eu até vi aquilo para uma professora minha e ela, que horror, Estás ela a fazer toda. aqui uma denúncia? Bem, estou. E vem, vem. vai chamar o jornalista? Não sei, por acaso não sei. Não, por acaso não lhe perguntei o nome, mas... Aliás, eu lembro-me que eu até queria... Eu estava um, um bocado ansiosa que saísse aquilo, até porque queria publicar nem tive coragem, porque achei uma vergonha aquela merda. A própria forma como o gajo escreveu aquilo... Um, isto remonta-nos a uma certa era proto e eu fiquei foda-se nós sabemos efetivamente que, qual é que é a cronologia daquilo que estamos a trabalhar e o gajo mete uma certa era, que isto, isto é tão vasto vocês se calhar para vocês isso não significa nada proto-histórica mas... é uma palavra muito... é, é a mesma coisa que tu dizes é a mesma coisa, é que tens no banco, é, tu, entre 5 é euros e 5 milhões? A proto-história são a, a, os povoados que existiam ainda antes de haver uma linguagem escrita, por exemplo, ou seja só se consegue, só se consegue descobrir certas coisas através da componente de material, sem haver uma associação. Pronto, são as sociedades pré-romanas, mas uh, depois da pré-história. Ou seja, não estamos a falar de hominídeos ainda e tal, mas percebem? Que, Os pronto, ali humanos. uma. Não, não. Isso é pré-história. Estamos a falar mesmo de macaquinhos. Isso é pré-história. estamos a falar de que Ah, não, é eu, bro, e a é história. 5 ou 5 a... milhões. 5 ou 5 milhões. Cinco ou cinco milhões. <risos> <risos> pronto. Uh... Então estamos a falar Mas são pessoas, são humanos. Opa. mas, não sou, mas, mas assim, Sim, sim, mas não são, ou seja, não é macaco e não são pessoas que sabem escrever nem falar Cássaro, mas, que é que é mas imagina, nós já ah, podíamos é ter é a nossa macaco, forma não. final e ainda não termos tipo descoberto Freezer, não é? <risos> sim, a fusão, mas, mas, mas ainda não, não se se utilizar a escrita, pronto Mas e... tu tens a, tens a, tens a mas, missão, no, da evolução do ser humano, certo? Como sim. foi, como, como é, como claro. poderá ser como, como poderá, poderá ser, ser? Oh, isso aí... Não, porque não sei, não poderá há ah, haver uma linha raciocínica. Há... Alguém que saiba isso? Sim, mas isso há... Não, mas ter uma, uma noção de que é que poderá ser, o senhor manda sim, aqui há, a... a tens uma teoria, como é que a vais contar? Há muitas, sim. Está ah, bem, bro, mas eu, tô, eu, eu, eu, eu, eu trabalho bem com teorias. Eu trabalho bem com teorias, eu não preciso de provas. <risos> vais, vais. Viu-se <risos> no Shark Week? <risos> Megalodon. Cadê? <risos> Já é? não sei. Sobre, então, então, então, ah. acho que o gajo precisa que sumarizes, que me se bem enganado, que sumarizes a história da humanidade. Ei, não. Não, não é sumarize é que faça um pequeno, um breve resumo. <risos> <risos> não, não é sumariz. <risos> <que faz -se risos> um ok, ok. okay. Hominídeos. É só, é só hominídeos. Porque... <risos> Pronto, então, Hominídeos são formas que... Não, não precisa explicar o que é Hominídeos. Explica que Hominídeos é que existiam, como é que, como é que, como é que, como é que se gerou o Homo o Sapiens o Sapiens. Isso aí, pronto, Dois também, minutos, é, também é outra coisa. Não sei. Imagina, também há várias teorias em relação a isso. Imagina, enquanto que uns dizem que foi uma espécie de uma fusão dos australopitecos com outras espécies aliens. que ainda não eram aliens. Se calhar no canal história onde inventado tudo, não sei. Mas, uh, para, isso, para mim, para já está fora de questão. Não que eu não acredite que possa existir aliens, mas, mas pronto, não se enquadra aqui nesta, nesta narrativa, de, de, no que toca à história da humanidade, pronto. Hum, basicamente isto foi uma, como é que é de explicar? É uma precisamente uma fusão de espécies que foi, que foi gerando uma uma evolução, ou seja, estamos a falar de uma coisa que se estende por milhões de anos, literalmente. E portanto, as primeiras, quando nós falamos em hominídeos, falamos nas primeiras formas que hum, já não eram propriamente símios, portanto, já se começavam já, come já começavam, sim, sim. Desculpem. Pronto. <risos> é, que, é que nós... Sim, é não, macaco. é nós Não, porque não levem. Bonobo também. Ora, o, bo <coughs> o Bonobo é bonob grande cena. Os Bonobos é, bonob. Bonob é bonob. grandes cena. O Bonobo. São grandes cena. São Bonobos. São Bonobos. É não um não macaco. É um, é um É uma espécie de macaco. Já que era uma banda? Não. É, é uma espécie de, ser, de macaco. Pode Na casa pode é, Olha, recomendo Bonobo. Como músico. Bonob é é. Bonobo é grande é. cena. Chamaste-te por nome. Okay. Um, um Pronto, isto é um bocado chato. Okay, só mas, okay, porque eu já, já dou aulas durante a semana e já falo estas ah, merdas é constantemente, claro. mas não faz mal, claro, eu não me precisa, importa é só, que não, não só que não. Eu tenho só Acho uma questão que para terminarmos que... isto das espécies do... okay. dos símios. É possível que, ah, uma, uma hipótese muito pequena, que as coisas como nós sabemos, ou seja, é uma, é só uma teoria e é a teoria mais bem fundamentada, é por isso que é a teoria que nós temos, que não seja nada assim. Acho que não. Nesta, nesta, nesta fase acho que não é? já não já. é Achas Nada. que estamos muito perto da verdade? <risos> acho que sim. Okay. Depois depende também... E de... o que é que achas que vai acontecer quando descobrimos toda a verdade? Ah pá, isto depois depende da seriedade das pessoas que também acabam por investigar em, certas, em certas, certas áreas, em coisas mais cruciais, mas é como eu vos digo, nós para ficarmos a saber informação fidedigna no que toca a estas áreas científicas, nós vamos ter que ler artigos escritos pela pessoa X que, que tenha ou não um... que seja conhecida ou que tenha renome ou não, pronto, mas uh, apenas nos ficarmos por aquelas coisas que às vezes saem na SIC Notícias e não sei o que é, aquilo é super mal escrito porque é escrito por jornalistas e não é escrito por... Uh, Atenção, não estou a dizer que os jornalistas escrevem mal, estou a dizer que os jornalistas são as... não, são, não são entendidos em certas áreas e a forma como escrevem as coisas é <risos> assim, opa, e eu estás aí com o, o melhor jornalista. <risos> não, o Chico não gosta nada dos jornalistas. O Castro. Opa, é, tem não, eu não quero. Eu não estou a dizer que os jornalistas são incompetentes, etc. Mas imagina, opa, eu não acho não é dos jornalistas, é do jornalismo. Imagina uma coisa, se tu vais fazer Deve perguntas mais? a uma pessoa oh. que trabalha efetivamente naquela área O teu trabalho é escreveres uma boa notícia e vais tirar exatamente a informação que aquela pessoa te deu Ou seja, o cientista, o, o que é que seja, pronto Não é tu inventares, percebes? Não, não é para inventar, caralho Eu fico passada com isto porque efetivamente depois uma hum. pessoa vai ler aquilo E não estamos a passar a informação correta sobre, sobre a situação, percebes? Num... Ok, estou a perceber, estou a perceber Tu és muito sério e não tu, tra... tu trabalhas uma coisa séria Sim, mas a questão não é essa, então tu, tu, tu queres ser enganado, tu queres ler uh, notícias que te, que te vendem uma coisa que não é e que efetivamente não foi a pessoa a, pessoa que, a, a ser entrevistada, a pessoa que foi entrevistada não inventou aquilo, <risos> mas vai poder parecer que se calhar inventou, mas porque quando um saí... um Sabes que é que não tem os mesmos problemas? A não sei quando é outro tipo de discurso, entrevistas mesmo, práticas assim, são os músicos, sabes porquê? Não têm. Têm muito menos, porque têm um, uma coisa que se chama um press release. Que é o que enviam, que é o que falta na comunicação de ciência. Pois, é o press pois. release. Estão aqui, saiam estas informações por esta ordem, com estas palavras que vocês vão dar. E depois aquilo é reproduzido. Pois, eu não estou Mas é muito disso, complicado mas... perguntar a um cientista, ou alguém que gosta de ciência, olha, o que é que tu achas sobre isto e não ter uma resposta de 4 minutos? Claro que é. Uh, sim. É o problema <risos> da comunicação de ciência. Sim. Também é, também é verdade, sim. E, e é uma coisa até que na faculdade há mesmo cadeiras, que é comunicação em ciência, que é precisamente para se trabalhar essa parte. E algumas pessoas não... não pronto, mas também, quer dizer... Não sei. Isso pode ser verdade, no entanto, acho que isso não é... Desculpa, não é isso que a dizer, dizer, mas não dizer que... uh, percebes, não... Acho que, não, mesmo não havendo essa parte, que de facto é uma coisa que que eu acho que sim, que, que podia passar a existir para melhorar a, a, essa comunicação, num, a, as coisas que são inventadas é mesmo... A, eu acho que eles pensam, isto vai vender mais se eu disser esta merda, então eu vou escrever que sim, mesmo que seja mentira. Pá. Mas eu acho, que isso é, eu acho que isso não é o um problema. Então? O problema é que a mentira, tipo, é uma seca. Estás a ver o que o gajo fez com o teu amigo brasileiro? Estás a ver? se mentisse hum. com uma coisa mais interessante que pudesse ser viral hum. estás a ver? eu já percebi a mentira mentir por mentir por só mentir é, só, é, só é. para não, não tentar eu aí, chegar ao eu viral nesse caso muito específico eu acho mesmo que era o gajo que devia ser um bocado um... De retrógrado, não sei, e quis forçar mesmo aquela <risos> associação, percebes? Porque o moço só disse mesmo de onde é que vinha <risos> e o que é que tinha descoberto. Eu não sei onde é que ele foi buscar fazer aquilo remontar ou o facto do Brasil ter sido Portugal que foi para lá e não sei o não que sei, sei mais. Vejo aqui tanto das minhas origens. What the fuck, aquilo é do Brasil? <risos> não não percebi aquilo. Está mesmo posto ali com essa intenção. Ou se calhar e... na cabeça dele era, era, era uma escrita de certa forma de união entre dois países que por si só já estão muito distantes uns dos outros é. não compreendo isso não também sei. não compreendo, estou a pensar isso... noutra forma de, que, de dar, o, o gajo que escreveu podia estar com outra perspectiva lá está, eu se cara também estou a ser injusto a dizer que ele é que é um retrógrado e fez propósito para fazer essa associação e não sei o quê, mas da forma como aquilo está escrito e dado que eu ouvi, porque ele entrevistou-nos aos dois um ao lado do outro o... Okay. Percebes? Não faz sentido pôr aquilo ali, não faz, se ele não achasse sequer interessante o que ele disse, opa, não punha a parte dele, eu não sei agora inventar uhum. que ele disse uma coisa que não disse, eu penso, quantas entrevistas é que nós devemos ler que esta merda está escrita assim, estás a perceber? Não... Uhum. Todas, digo todas Mas então imagina, se nós não podemos confiar nos órgãos de comunicação, nós vamos confiar tipo em quê? No tulinho não é do qualquer, Facebook. Não é qualquer pessoa que vai... No do Facebook. <risos> opa, não é no que que vai... do Facebook, cada vez são menos todos. Hum. Ou nos traca. Tu escolhes, oh. pá. É que não é qualquer pessoa que vai andar a procurar PDFs de, de ciência, nem <risos> nada dessas coisas, não é? É normal. De certo, certo, certo. É, certo, certo ninguém certo. vai estar em casa a ler aquelas páginas... Uh... Certo. Mas eu, tu, preferias, tá num... tu preferias notícias sérias, mas seca? Ou notícias... Menos sérias, estás a ver? Mas, a ver. <risos> mas era uma cena, existe espaço para tudo, não, não é? Não, mas só pode existir um espaço para uma coisa. Existe espaço para tudo e porquê? Porque, para mim, a partir do momento Agora em que tá as bom. descobertas bom. científicas. Olá, Olá, Olá, tudo bem? Olá. A partir do momento que as descobertas científicas são algo interessante e que vai contribuir para a humanidade, tipo, já não é seca, ponto. Não, não sei, não, acho que é uma coisa que não há necessidade de pôr floreados e pôr merdas. Tu concordas com isto que aqui? Eu acho que não é interessante para toda a gente. Okay. as descobertas científicas, para mim é mas eu acho que se calhar para o mais comum dos mortais não tem assim tanto interesse por isso é que se calhar os, os jornalistas erradamente tentam dar esse esse on top também era como o Castro estava a dizer, mesmo que seja verdade isso que estás a dizer vai inventar uma merda que não vai fazer aquilo interessante de todo, então inventou para quê? não sabem inventar Olha, eu não sei, isto é... É a mesma coisa que... É mesma coisa que hum, olha, por exemplo, agora hum, com a inteligência artificial, Neuralink, estás a ver? E não existe uma notícia. Como é que te vais vender aquilo? Podes, podes enviesar, podes embelezar a notícia, podes criar toda uma narrativa, mas que fica mais interessante do que dizes se calhar a verdade, que não é nada aquilo. Coisa, pá, as pessoas vão, as pessoas vão, vão ver e tu, tu como jornalista tu queres que a tua notícia chegue ao mais ao, mais, Querem ao, ao maior número Sim. possível de pessoas. E também agora com a cena dos cliques e não sei o que é que também conta isso, ainda pior é. Então, estamos aqui todos a discutir que o, o problema é o jornalismo. É o dinheiro. É o dinheiro, o problema é o dinheiro. O problema é dinheiro. Como é que tu resolvias isso, Telmo? Do, do dinheiro? Ah oh, pá, era uma sociedade que não recorresse a ao dinheiro físico, <risos> só em trocas comerciais. Não, mas é muito complicado isso. Porque o problema não é só de jornalismo, o problema é das áreas todas. Estás limitado pelo, pelo, pelo dinheiro e não, há certas coisas que tu não consegues fugir. Essa, essa, essa parte do jornalismo que ela estava a dizer é perfeitamente compreensível, entre aspas, uh, na medida em que a nossa sociedade quer mais uh, dinheiro. Ou seja, se um clique vale x cêntimos, eles vão fazer tudo para ter mais cliques. E, e, infelizmente e, e o seu problema é o dinheiro em que, é que o, em que medida é que o dinheiro está ligado à humanidade Bom, porque há sempre um problema antecedente o dinheiro é uma representação de várias coisas dinheiro é uma representação da propriedade, talvez por exemplo, Não. se eu quero ter mais, mais propriedade que tu, hoje em dia tenho que ter mais dinheiro mais posses então é competição é se competição, eu quero ter, sim, mais, sim, eu sim, quero sim, ter sim. mais do que tu sim, é, é uma competição entre seres humanos sim é isso que o dinheiro vale em sociedade? É uma métrica de competição? Não só, mas também, sim. Hum. Porque se antigamente tínhamos, tínhamos tribos que competiam entre elas pelos recursos, certo. água, terra, hoje em dia competimos todos pela mesma coisa. Ok. Mais simples. Ou o ego? Ego, talvez, sim. sim também pode ser ego. Não tinhas que conquistar o mundo inteiro. Eu, acho que, eu acho que competes por interesse e o um recurso é um meio de chegar ao interesse. Às vezes, se o interesse for ego, se o interesse for ostentação e etc., acho que sim, mas tenho dificuldade em assumir que, que a competição é, é necessária precisamente porque a competição por recursos, quando eles são escassos se os recursos forem abundantes a, que é a partir da tua capacidade de extração basicamente, se os recursos forem abundantes, já podes mudar a forma como pensas em sociedade Sim, mas mesmo os recursos sendo abundantes hoje em dia, há sempre competição Sim, sim, não é? eu só não acho que seja sim, uma mas, técnica, há, fundamental há, há, há mil anos atrás uma civilização que tivesse que tivesse longe da praia não tinha certo tipo de recursos que a pessoa que a civilização tivesse claro. perto da praia claro. mas, hoje em dia já não é assim né estamos todos não interligados mas, mas de certa forma percebo o que ele está a dizer quanto quanto tu, tu queres é ter o mais mais mais mais mais simples, e, e, e teres o controle sobre tudo mas quando diz isso eu como pessoa uh, desta sociedade deste século neste local geográfico esta classe social, se quiseres assim, ou eu como ser humano? Porque eu estou aqui a fazer a pergunta para todos os seres humanos. Qual é que é o entendimento mais alinhado do que pode ser o dinheiro? Não, o Dinheiro é poder. E tu queres poder, ponto. Tu, tu e o que é, é que o poder te permite? Ter ah, os teus interesses satisfeitos? É isso, satis satis uma satisfação pessoal e fazer coisas que, que, que, que, que se tu não tiveres dinheiro ou poder, não consegues fazer. Tipo, tu com, tu com dinheiro consegues fazer muito mais coisas do que uma pessoa que não tenha dinheiro. De certo. Som, se, calhar, se calhar que tu com, sem dinheiro consegues fazer quase tantas coisas que uma pessoa com dinheiro. e demoras mais tempo para fazer. São existe, escolhas. Né? Há coisas que simplesmente não vais fazer precisamente por constrangimento de recursos e o tempo é um deles. Sim, mas eu acho que se tu, se tu, se tu pensares tipo, nos bilionários, estás a ver? Nas pessoas certo. que têm o mesmo poder no mundo, tipo, não, são, não, não são pessoas normais. A ver? Pois não. Ou seja, aquelas pessoas que controlam tudo. Tu disseste, acho que foste uma semana interessante que foi. Se fosse eu a mandar, mas eu para mandar em X, provavelmente era uma pessoa diferente. Estás a ver? Diferente. É isso. Tu, se, tu, se, tu, se tu chegas a um certo patamar, não, tu tens que já. A tua personalidade não pode ser. Tipo, não, não pode ser a mesma do lado pessoa. Bom, bom da força, estás a ver? Para chegares aquele é. patamar e tipo, se é padre, se é ser papa. Eu nunca em nenhum papa, bro. Seis papa, <risos> Pronto, tipo, não me fodas. Mas tu achas isso ou achas que quando chegas ao poder tá, é que te, é isso que te chegar ao, ao poder que te corrompe? Não, não o caminho. <risos> o caminho já te faz de, de ah, ti ah, isso. Imagina, <coughs> na minha... Na minha na, na, na, tem certos tipos de poder. Estás a ver? Posso ser uma pessoa muito rica que ser uma pessoa muito boa. Ah, Veste uma empresa, correu bem, tratas bem os teus funcionários, estás a ver? Agora, eu estou quando eu falo tipo... Um, se, uh, estás mesmo num, num cargo, lá está Papa, Presidente, estás a ver? Que tu tens de um cargo, tu que és selecionado por várias pessoas para estar ali tu é já estás um, enviesado para, para chegar ali, estás a ver? Tu não és tipo, chegaste ali e de repente chegaste cabrão. Não, já eras cabrão para chegar à... na minha... Atenção. Tu... Chegaste lá porque eras cabrão. Chegaste lá porque já, já, já tinhas relacionamentos, <risos> não é? Tipo, tu não... Tu... Uma coisa é o Chico agora daqui a 10 anos ter 50 milhões na conta. Estás a ver? Pode ser por trabalho, é de merdas. Outra coisa é o Chico daqui a 10 anos... Bro, olha, ser Presidente da SONAI, estás a ver? O Chico para ser presidente da SONAI, ou CEO da SONAI, mas não é porque chegou, ou chegou lá e pagou. Não sei se pode ser assim, estás a ver? Ou é porque foi lá posto lá. Mas foi posto um lá, mas por de um CEO. conselho não a ver, é, certo, é um conselho que mete lá a pessoa. Depende-se, imagina. O conselho, por exemplo, o conselho de administração é nomeado pelos acionistas numa empresa pública. Por exemplo, hum. vamos agora ao, ao caso mais recente, depois para ilustrar que bem, o Twitter era uma empresa pública. Tu podias comprar ações da Twitter. Sim, agora é... O que agora... o Elon Musk fez foi arranjar a maneira de comprar todas as ações existentes. Tu, imagina, se tu tivesse ações do Twitter numa plataforma automática, tinhas ações lá, tu, e não fizeste nada, elas foram automaticamente vendidas no dia X pelo preço que o Elon Musk ditou. Porque o Conselho de Administração disse que cedeu, basicamente. Ok? Nessas negociações. Eu disse que podia. Que é diferente. Agora, ele, se quiser, nomeia Sim, Sim, sim, sim, mas... Lá mas... Ah, está. Pronto. Mas mesmo assim, se tu numa empresa dessas, ou seja, na Sonei é um grupo de pessoas que elege aquela. Tu, para seres elegido, aquelas pessoas têm que saber quem é a pessoa que estão a eleger. Para ser eleito é porque já fez o favor aos amigos. Mas aí também há imensa política envolvida. O que normalmente se faz é... tu tentas preservar o teu interesse e tu andas a ver Shark Tank. Até tens... Olha, deixa claro que eu vou... tu aqui, que estou aqui. Tu tens que ter posição acionista para tomar as decisões. Num sistema normal. Queres dizer a tua ideia, eu é queiro? É? Não digas a ideia. Não só não digas a ideia, para... vais vai... vai envergonhar-te. Mas vamos mas... <risos> vou vou fazer assim, eu vou fazer... Okay. vou fazer toda uma ideia, vou construí-la... E, e apresentas ao Mário Ferreira. Vou, e vou, vou <risos> apresentá-la aos meus seguidores no Instagram, a ver se vai ser bem recebida ou não. Que essas pessoas são inteligentes. As <risos> pessoas vão saber que tu vês quem vota e vão mentir. Eu só comento assim, airtakes. Oh, tanga, e eu dou-te dois queixados. <risos> mas, mas pronto, eu percebo a cena, faz, faz sentido. Agora, eu não acho. Lá está, papas. Eu não acho que o Papa seja bom Papa, seja uma boa pessoa. O então, gajo está lá. Obviamente que é tu a dar e pobrezinhos e andar descalço e essas coisas todas. bro, está bem. Anda descalço, anda, bro. Anda descalço, anda. Anda descalço, anda. Anda descalço, anda. Eu também. Não tem que dar, é aquecida, é aquecida. É aquecida, é é é bro. Que corpos de menor de tão um calor. <risos> <risos> é verdade, eu conto para a encontro. Não conheço tá? Achas que era possível? Telmo, responde-me tu. Para quem não se apercebeu, houve aqui uma troca de intervenientes para deixar isto fluído. De Estamos de agora de com o Telmo, a Catarina ausentou-se. Poderá voltar, quem sabe? É campeão em título, embora deixe este <risos> aqui o título. <risos> Olha, passa agora ao Telmo, pronto. Campeão. É isso não vai dar? Não, ah, não. é um pequeno. Não vai dar. Não. Achas que era possível substituir o Papa, a hum. função do Papa na sociedade, hum. por inteligência artificial? Eu acho totalmente possível e até acho recomendável. <risos> <Eu> acho que <risos> o Papa não está lá eu, a fazer nada. Tanto não não é possível bem. como <risos> eu Acho que o Papa não está lá a fazer nada. Mas sim, eu acho que a inteligência artificial, não como a conhecemos hoje em dia, mas daqui para a frente, Vai mudar muita coisa, vai mudar muitos paradigmas e vai, e vai mudar muito a maneira como nós interagimos com a, com a tecnologia. Em que aspecto? Em que aspecto? Por exemplo, vou dar um, o exemplo que tinha pensado trazer. Sou designer de profissão. Uh, e fiz alguma pesquisa no, no campo da inteligência artificial, uh, principalmente a inteligência artificial associada ao design. Fazer um produto do início ao fim apenas utilizando inteligência artificial. E o, um dos exemplos que eu descobri foi... Uh, Principalmente aplicado no design gráfico, que hoje em dia é o mais simples, de se calhar, de, de aplicar essas, essas técnicas, foi que uma empresa, uh, tem ideia que era russa, desenvolveu um, um programa, um software, que as pessoas comunicavam com o software, pediam um logotipo para a empresa deles, e uh, não sabiam que estavam a falar com, a, com um bot, com um AI, e uh, chegavam ao fim e tinham um produto, tinham um logotipo para a empresa e utilizavam. Isto depois foi divulgado, algumas pessoas não gostaram da... De, de terem sido enganadas, entre aspas, mas isso à parte foi que aquele programa conseguiu produzir trabalho de qualidade suficiente para ser lançado para o mercado. Certo. Apresentando estes resultados a designers de comunicação, eu acho que muitos têm que se adaptar e quem não souber adaptar vai, vai ser extinguida aquele, aquele posto de trabalho. Já tem sites assim? Sim, sim. Eu, por exemplo, o Midjourney que eu tenho utilizado é um dos exemplos, tu escreves lá qualquer prompt e aquilo faz-te uma imagem não... sem tirar nem pôr eu adoro brincar com o Dalí o Dalí é muito engraçado sim eu sigo aquela página no, não, houve no Twitter um dia, até mandaram vir comigo num grupo de Whatsapp vocês dois, que eu, que eu mandei para ideias de uma vez passei-me, fui à casa de banho Pô, <risos> estava a trabalhar, é, não, é que é isso, eu estou mesmo a imaginar o que é que tu... Pô, <risos> mas tu achas que, por exemplo eu... eu, eu a minha questão com a, com a Inteligência Artificial é que tem um limite que é, o, que é o limite do código, certo? Tá, hum. tá limitada, Não está limitado? Eu acho que o limite da inteligência -se, artificial vai -se, ser... Vai-se adaptando? Vai-se vai O código se... ajustar se a si mesmo? Eu acho que o limite da inteligência artificial vai ser a tua capacidade de interagir, interagir com a inteligência artificial. É, ou seja, eu é que vou ser testado? Sim, sim. Ah, puto. Não. Eu? Sim, acredito. <risos> o é o limite. <risos> tu podes, entretanto, tentar criar barreiras para chegar. Porque a gente discutiu muita ética imagina, na computação. Tu, tu, tu, tu, será, será que vai ser possível tu transmitires emoções em código? Claro. Não. Claro. <risos> o, código, o código faz <risos> sentir emoções. Foi mesmo do que ele não. <risos> a Suzy que falou agora Disse também que está não. aqui na audiência. É a personagem principal das nossas vidas. <risos> Uma sala de palmas para a Suzy. <risos> Obrigado. Faltou há pouco. A Suzy, claro que é. Claro que não, é. não, tu interages... não. Eu não quero viver nesta era assim. Tu interages. Eu se calhar vou sair <risos> oh, bem, daqui para a Susie, e vou-me lançar vale. oh, qual é? Qual é o ponto mais próximo? <risos> não sei, eu não, não sei. É freio. Eu não quero viver nesta era de inteligência artificial assim, ao ponto de conseguir uh, transmitir emoções. Não consegue. Ó oh, e consegue? Eu não sei se consegue ou não. Não, não pode. Olha, Olha lá, estas pessoas aceitaram logos. Que, que, que, a qual tiveram um, com o qual tiveram uma, uma conexão. sensação favorável uhum. sim. tiveram uma conexão mas quando eu digo mas quando e eu acharam digo, que o público-alvo também iria gostar daquele logo sim, mas Só quando eu também. digo emoções por exemplo, é arte não, não uh, sempre, sim, ok mas quando eu digo é eu sei, yeah, sim, é arte mas é, quando eu digo é que se por exemplo tu virás para um bote e disseres olha, eu, eu tenho uma empresa de futebol sou és com conguito? <risos> tipo, é tem uma empresa de futebol uh, não vou pagar aos meus jogadores uh, o estádio é alugado sou do Gondomar, estás a ver o gajo se calhar vai perceber, ok, futebol analisando-se quantas milhares de hipóteses Gondomar, as, as cores de Gondomar, estás a ver e no final tens ali a prova sim, mas é que não tens só essas três variáveis sim, sim, não, sim, tens, tens muitas eu sei disso. E as relações entre elas são super complexas. Sim, eu sei disso, que não tens, tens, tens N, N de variáveis aí, uhum. eu estou a dar o mais básico possível, que é cor, futebol e pronto, está feito. Como tu fazes no pés o teu equipamento de futebol, as cores da tua cidade, pronto, está feito. Certo. Um, mas se tu quiseres passar uma emoção, estás a ver? Um, por exemplo, tu quando falas com design, normalmente tu perguntas a origem da marca, e o, e o teu processo para chegar lá à marca, certo? no, no sentido mais lato da coisa, mas opá, perdi um filho, ou faço isso por causa disto, ou faço isto por causa disto, estás a ver? Isto, esse tipo de emoções que podes transmitir ou não para o logo, não é a pessoa que teve a ideia, foi, foi o artista que pescou a ideia. Sim. Será que o programa vai ter essa, essa sensibilidade se tu para o input, a ideia? É input output, é o que eu dizia, a relação com a máquina. Se tu Sim. colocares o input certo, A pergunta tens, da máquina? E a, e a questão é, se milhões de pessoas tiverem a colocar inputs, que é isso, basicamente, se milhões de pessoas estão a colocar inputs e novos inputs e a ensinar a máquina a fazer a, a máquina, academia. a máquina poderá aprender determinadas coisas que tu certo, não sabes. Não, eu, eu... Há imensa pesquisa, olha, por acaso e vou dar aqui uma recomendação a da semana, que há um livro que se chama Range, estou a ler agora não me lembro do nome do autor, o livro chama-se Range é bastante conhecido e o para o, o capítulo de introdutório é logo isso. Já leste esse livro? Não, não. É muito fixe. Não é sobre inteligência artificial no fundo é sobre como Uh, pessoas que têm uh, diversidade de interesses e atividades ficam, uh, poderão ser excelentes no seu campo de ação. Porque o que ele quer dizer é que os humanos têm passar a ter perspectivas muito diferentes. E ele abre logo a explicar de forma ótima, olha, é, ótimo, é ótima comunicação de ciência de que forma é que aquilo que nós conhecemos da inteligência artificial diferente da inteligência humana. Ganhar, tipo, um jogo de xadrez já há muitos anos que é impossível um ser humano ganhar um jogo de xadrez a um... um computador. A um computador. Mas isso porque tens, tens, tens, tens, tens, tens, tens jogadas de limites. E o computador sabe-as todas. Exatamente, porque, porque é um sistema que te dá feedback instantâneo. Ele utiliza... Ele utiliza dois exemplos no desporto, para abrir. O Tiger Woods e um puto que de outro desporto. O Tiger Woods, não sei se sabem, vou tentar sumarizar, ele foi educado pelo pai para ser jogador de golfe, não fez mais nada a vida toda atleta não é atleta, é jogador de golfe e houve, havia um puto que descobriu o desporto dele para aos 14 anos e antes disso jogou para aí 17 desportos, 17 é exager, mas jogou muitos, que é o Federer que, que se desenvolveu muito mais tarde e com um leque diferente Porquê? porque no ténis o feedback, feedback destas tuas ações não é instantâneo por muita computação que tu tenhas não vais conseguir determinar todos os resultados sim, mas tu corpo. no jogadores consegues por isso o é chadras chadras que é, é falso isso no golfe, o campo, okay? tu sabes, atacada é assim, o feedback é instantâneo, atacada foi boa ou foi má. Não estás ali a jogar nisso. Tensos fatores. Tens imenso. Tens o vento. No, xadrez tu, no xadrez, tu sabes como é que aquilo pode continuar, efetivamente. Mas tu calculas, tu fizeste isto. Ok, da próxima eu tenho que dar um toquezinho aqui. O feedback é instantâneo, percebes? vais melhorando com o tempo. Só que se eu mandar uma bola para a direita, eu não sei o que é que vem do outro lado. Posso saber tendências. Mas não vai haver uma regularidade suficiente no ténis para ele poder prever. Porque no ténis estás a jogar contra um fator que é imprevisível, que é o terceiro humano. Yeah. E no golfe não. E o buraco é previsível, está sempre mesmo. mesmo. Sim, claro, mas, é, mas não, eu não acho que seja descabido que a uma, uma meia dúzia de anos um robô que ganha o Federer ou nada. Não, naquela altura, mas... Mas, mas, mas... mas repara, não tem os mesmos constrangimentos do que o corpo humano. É isso que estás a pensar, é que é muito mais rápido. É rápido, mais é forte, mais tudo, mais ágil Mas, área, não, mas, é, mas podes impor esses constrangimentos. Pronto, sim, mas atenção, isto é a metáfora para explicar mas, aquilo. Mas, e dor, consegues meter a dor? No, no, no, na inteligência artificial? Não. Mas, pois, então não metes todos. A dor humana é, é, é do mais importante que exista. Sim, mas podes pôr se também, não é? Uma limita, uma a roupa. questão é... Há... Não mas pôr pode mas, mas, mas alto, por um há limite. Há constrangimentos de outra ordem, por exemplo. Pode ser demasiado para processar em tempo real. É, é, são constrangimentos que tens hoje em dia. Não Sim. Não é? Por isso é que o dali demora imenso tempo a Exatamente. gerar uma imagem. Sim, eu percebo, eu percebo, eu percebo que estou a dizer. Acho que... Hum, não sei okay. se poderá... Neste, no, no, no, ou seja, nos próximos cem anos, calhar. se calhar. calhar anos, mas nos próximos 20 anos ou 30 não imagino uma, a conseguir ter uma réplica muito precisa do ser, do, do, da mente de do, do um humano. Mas só precisas ter uma réplica precisa, É aqui a questão que, que levantou muitos ânimos, foi sobre se geraria emoção. E emoção já gera, de uma maneira ou de outra. Oi, tenho uma pergunta. <risos> pergunta. Não acham que a inteligência artificial <risos> vai fazer desaparecer a arte? não eu, acho não eu é. acho que não eu acho uh, pelo menos a minha perspectiva. <risos> <Foi> forte <risos> foda-se esta era outra das coisas que eu queria falar eu acho que a inteligência artificial não vai substituir a arte eu acho que vai dar mais ferramentas vai dar mais tempo às pessoas para fazer arte e Isso arte é. de maneira diferente porque uh, um, dos exemplos, um dos exemplos um dos exemplos que eu também explorei foi uh, um designer de produto uh, que tem um canal no youtube que ele pegou nas ferramentas que tinha disponível à época de inteligência artificial e ele propôs a fazer umas sapatilhas uh, só baseadas naquelas ferramentas e ele, na altura ainda não havia o Dali não havia o Mid Journey, mas havia alguns programas semelhantes uh, que não tinham tanta qualidade, mas ele escreveu lá sapatilhas de esporto e ele gerou lá umas formas, e ele pegou naquelas formas desenhou sobre as formas que o programa, o programa gerou e a partir daí conseguiu construir um modelo de sapatilhas que todo, qualquer um de nós conseguia utilizar. E é esse é um dos exemplos da aplicação da inteligência artificial, eu acho que no mundo das artes e no mundo do design, que é, que é bastante próximo. Mas, mas tu estás a falar de uma coisa concreta. No sentido em que tu estás a, dar a, tu estás a, a dizer o que é que tu queres à ferramenta. Ou seja, a inteligência artificial nas casas, à ferramenta, o, o que é que tu queres. Sim. O que é que o artista quer. No sentido em de, que é, que é a arte, no sentido mais, mais simples de tudo, é tipo alguém querer criar uma, algo de raiz. Se tu consegues meter uma máquina a criar algo de raiz sem ser programada para fazer aquilo em específico, percebes o que eu estou a dizer? Sim, sim. Eu sou um bocado estúpido a perguntar coisas, mas por isso é que eu faço não faço palmas perguntas, consigo. mas. WTF? <risos> <risos> <risos> Rapagode rap do nada. rap God do nada. tu falaste tão rápido, ah, ah, Tão rápido. Ah. Não percebeste? Desave <risos> <fica> ele. Tão... <risos> né? Não, mas. Ui. <risos> Pausa técnica, pausa técnica. Olha, peço desculpa, peço desculpa, peço desculpa. Se ah, é assim, alguma vez tu, ou seja, a, a própria máquina criar algo de raiz de, sem ser programada para o fazer. Pai, isso está a gravar? Oh. Pai, eu acho que sim. Eu acho que, sinceramente, não vejo isso acontecer nos próximos 5 anos, mas eu acho que hoje em dia o que tu tens no AI... Tu que para 100 anos? Não. não. Eu espero que seja 100 anos. <risos> não queres mesmo estar cá? Não. Eu acho que... Porque hoje em dia o que nós temos é, uh, por, por exemplo, o Dali, o Midjourney, nós alimentamos ali uma base de dados enormes de imagens e ele cospe qualquer coisa, certo? Sim. Mistura centenas ou milhares de imagens numa e cria-te uma coisa que, em princípio, não existe. Sim, ok. E em princípio também acontece na vida real, por isso... Exatamente. E o que é que o humano faz? Tu, quando vais fazer um desenho, tu és produto de tudo aquilo que tu já viste, certo? tudo aquilo que tu viste influencia-te. Tu não consegues criar algo sem ter visto nada. Certo? Certo, certo. Claro. E então o, o, o, que, o que a inteligência artificial está a fazer é replicar basicamente S o que o um humano faz. Os cegos conseguem criar coisas sem terem visto nada. Uhum. Conseguem criar uma imagem concreta? Talvez. Não, tu tens... Tu tens... Tu tens, tu tens, tu tens... Estávamos a falar de imagens, sim. Imagens... Sim, tu tens... os cegos conseguem desenhar, estás a ver? Agora, não, obviamente não é uma representação, uma representação fidedigna das coisas, mas tens um artista que é cego que, desenhou, que desenha igrejas, estás a ver, mas é pelo som. Consegue perceber onde é que estão as coisas? Agora, mas, é... mas, por acaso, já vi um. E agora isto passa aquelas coisas que te aparecem na internet. Que tu, tu não sabes se é verdade ou não? Não. não? Sim. Uh, Milad um... Bible. Mas é <risos> sobre uma pessoa. Não, que, que, ele, que ele fazia muito trabalho de, de, de pintura paisagística. Então havia paisagens que ele já sabia de cor E quando. E agora não sei eu não sei se foi quando perdeu a visão começou só a desenhar e só por menor ou estava a perder a visão e fazia isso para treinar e que desenhava de memória ok mesmo não sei se era que se não tinha se tinha zero por ser uma a final não sei mas já Tudia, te visto claro, claro. mas a minha pergunta é eu tenho aqui uma, uma, uma questão que sempre tive esta merda que esta dúvida esta dúvida em mim é o seguinte tu quando compras uma peça peça de roupa um CD que seja, estás a ver, estás a comprar aquela pessoa em específico tu até podes nem gostar muito daquela obra que aquela pessoa em específico está a fazer Miley, Miley Cyrus, por exemplo, tu podes gostar muito dessa gaja e ela ser uma artista que te lançou um péssimo álbum e tu, ah, eu gostei na mesma, porque é estás a ver, é, acontecer yeah. <risos> é essas coisas <risos> <risos> sim, mas eu tu compras, de mas depois. tu muitas as vezes tu, <risos> tu muitas das <risos> vezes, tu vais pelo arti... pela pessoa que criou e não pela obra que foi criada, percebes? Irá existir um, diferentes uh, algoritmos, estás a ver, diferentes códigos, sim que é diferentes códigos, não é algoritmos, desculpa, diferentes códigos entre diferentes máquinas, e possivelmente estás a ver, uma dessas máquinas poderá ser pá, uma estrela, estás uma a personalidade. Ver? Uma personalidade. Sim. E não só a máquina, ou seja, não só a máquina para fazer o trabalho, mas a máquina para sempre. Mano, com personalidade, com ou personalidade. seja... Que aí... é isso que te vai vender no final do dia. Tu Sim. podes criar uma máquina, que, tu podes criar um robô que toque, que faça os melhores riffs de sempre na guitarra. Muitas coisas que... Fica de cena. Estou só a imaginar a Miley o robô, né? Mas... Uh, yeah. Sim, mas podes criar um, uma, uma banda, estás a ver, só é. máquina que toca as merdas que é impossível, estás a ver, um ser humano tocar e mesmo assim não vai ter público, porque, apesar que a música até pode ser brilhante, porque se o pessoal quer ver é o artista e não quer ver a música, não quer ver a máquina em específico. Mas o... nós não sabemos até o, o quanto o paradigma vai mudar. Imagina que daqui a 50 ou 100 anos, o paradigma muda tanto que as pessoas vão se começar a, a relacionar com as máquinas da mesma, da mesma maneira, ou muito próximo do que se relacionam com pessoas. Que merda! Eu tenho uma coisa a dizer sobre isso, tipo, o o Rui Belezo, por exemplo, testa música eletrónica, tipo de DJs. Ou e os deve-te pontos que, deve é. de ponto que são e ponto agora ponto. É a Pronto, está bem, mas da maneira que ele está a dizer, há, há pessoas diferentes que experienciam as coisas de maneira diferente. botar yeah. um exemplo. Os gostos, os gostos das pessoas tipo, vão, mudando, dizer, exato, vão mudando, exato. Vão mudando, consoante o, as, as circunstâncias aí. em que Isso. estão inseridas. Vou dar um exemplo. Tu achas que as cenas que tu produzes. Para o Instagram, por exemplo, há 500 anos atrás tipo, tinham o mesmo impacto. Não que não havia telemóvel. Não, mas imagina, desenhavas. Pô, o que tu fazes é ah, para desenhar ah, num papel, sei? Ah, claro. Ah, que nós começamos. Daí, há 20 anos atrás não tinha. Claro, há 10 anos, claro, anos atrás claro, não Se calhar o, o ano que vem já não vai ter. Claro, claro, exatamente. Ou seja, o gosto vai mudando e podes perfeitamente ter uma máquina que vai interessar tanto as pessoas como um artista. Sim, mas, mas, mas, eu, mas eu percebo, faz sentido, mas por exemplo, lá está mano, aquilo que, aquilo que a arte faz, é, é, é muitas das vezes nem é é, é te é uma ligação, estás a ver, que tens com aquela pessoa, música, uma pintura, estás a ver, um beat de humor, o que seja, é tu reverste te naquela pessoa, tu não te vais rever nas dores de um robô. Bro, é um robô. Hoje em dia não, mas imagina que tu daqui a 50 anos estás tão ligado ao computador que fazes quase tudo num computador ou, ou tudo mesmo num computador se calhar isso vai ser uma realidade. Sim, mas, aquela, é, mas por exemplo, isso claro, é futurologia claro, claro, incerto, claro. Tá claro. Quando, não, eu, eu faço, imagina eu gosto, eu gosto de, de, de, de saber olha, daqui a 10 anos podemos estar a fazer isto e vamos estar a fazer isto. Tipo o que a Tesla fez com os carros que se seguiam sozinhos. estás a ver agora? Tipo, tu eu, e faz isto, eu, também, eu também gosto desse exercício de projetares um futuro que ninguém sabe como é que vai ser, mas lá está, é muito, é muito difícil, acho que é muito difícil nós conseguirmos fazer, um, uma ideia, ter uma ideia sequer de como é que poderá ser. E depois é aquela coisa, por exemplo, nós íamos ter aqui, eu não sei se posso dizer isto, mas vou dizer, posso dizer Desiste. isto, uh, nós íamos ter aqui um, um homenzinho, estás a ver? A falar não, vou dizer homenzinho que ele não veio, porque para agora o é homenzinho, quando havia eu eu passa a ser um homem. <risos> a falar de inteligência artificial, Sim. o Elon Musk? Não, não, não, não, não. Mas o Carbérico. Mas uma das questões que eu disse, que era um bocado estúpida, era, era, era um bocado javarda mas tinha uma lógica de ser que é a ideia que nós temos muito do ser humano ver, tens aquela ideia do humano versus machine, estás a ver? Por causa do exterminador. Uhum. Tipo, isso, isso é estúpido, estás a ver? Mas até que ponto... Vezes, é que se nós dermos propriedade intelectual àquelas máquinas, elas não pensam assim Foda-se, puta que isso pariu. Eu sou carne e osso. Eu sou ferro. Mano, eu sou mais inteligente que eles. Isso vai o rap... início da nossa conversa com o Exatamente. Tal. O Holy, Hollywood é que implementou essa ideia em ti. Sim, mas até que ponto é que isso não pode... Está-se propriedade àquelas máquinas. Mas porquê? Porque não mas, porque só essa ideia específica. Não. Mas, só, não mas, só mas, só mas, não só essa ideia específica que é propagada por Hollywood, como a própria ideologia de que o interesse das máquinas é necessariamente esse. Claro. Porque é o interesse de eliminação, dominação sobre Mas quem é que faz as máquinas? Uma à competição. Quem é que faz as máquinas? És tu, portanto não a Deus. Não, não sim, quem é? tu, tu fazes as máquinas. Sim. Tu estás a passar o teu ADN, estás a ver a maneira como tu pensas, para as máquinas. A humanidade toda como é que foi construída. Okay. Isso desaparecia. Não sei, tu, não, mas se tu, é, tu fazes é, é, é, a máquina, é, é, tu tu se é, tu estás a tentar passar a máquina... Nós é, temos muita mania de fazer a história da humanidade. Tens de começar a, per a perceber que tu fazes parte da história do planeta. E se fosse com os porcos, posso tentar lutar para sobreviver. Quando chegar à Eu Não tenho mas problemas de mim, é os meus netos, Francisco. Não sou eu. <risos> é, eu, é que vá, eu que vá, <risos> eu que vá. Os meus netos é que não. Eu fico preocupado por causa deles. Não é, percebes? Agora, não até que ponto é que tu, tu crias a máquina, tu... lá ah, está... Ou, ou, ou as máquinas programam-se assim próprio, pode acontecer, tá? pode acontecer um algoritmo que se autoprograma uh, programa de forma distinta. O que dizes a dizer, Pedro sobre isso? Já, mas já existe isso, não já. Por exemplo, programas que, que com uh, as consequências e iterações o código vai-se vai mudando. Vai-se modificando, vai-se melhorando. Isso já existe. Portanto, isso não deverá ser num futuro assim tão longínquo quanto isso. Existem máquinas 3D que fazem a máquina 3D? Eu tenho, eu estou a fazer um projeto desses. Eu tenho uma máquina 3D e estou a imprimir uma máquina 3D. Inception AI! <risos> Tens uma máquina 3D a imprimir uma máquina 3D? Sim. Eu pensava que as máquinas 3D que imprimiam... imprimem d peças. 3D? Mas em que material? Em plástico. Não estou a dizer que isto vai resultar, estou a dizer que estou a tentar. Mas pois. sim, sim, já vi mas alguns projetos. A, o, a, a estrutura exterior? A estrutura exterior e a, hum. imagina, só tens de comprar motores e assim, isso e ela não só faz. Tens só tens de comprar mesmo os componentes um, eletrónicos. Eletrónicos, sim, sim. A estrutura sim. consegues fazer lá. Não fale, eles estavam a falar e vocês param de falar. Eu, eu vi-te a falar com Francisco, Francisco, falar para ti e ela ali espreitada a espreitada da casa de banho. <risos> <Okay. risos> <risos> ela É pois, Eu tomo aí para meia hora, ninguém me disse. Olha só, dizer uma cena: tipo, antes que me esqueça, eu tamo, a, a Catarina estava tá a falar um bocado do, uh, de cemitérios, eu gostava de cemitérios e o caralho. Ok. E estávamos a falar de ideia de Shark, shark Tank, isso, uma app. Tipo o Google Maps? Não partilhes. Se for boa, corta me Mete um pi. <risos> mete um pi na... <risos> mete um... Olha, tudo o que eu dizer, mete um Sabe, pi... Sabes qual é a pior <risos> merda das boas ideias? É que por norma sou uma merda. <risos> <risos> Não, é simples. É... Vai é um app. Uma <risos> bucha Não. Um Google Maps... Sim. Para pa cemitérios, para pa as campas. Para as campas. É o eu... para encontrar a campa do partir meu boa É o é um tritayogo. <risos> Tens razão. <risos> Especialmente lá, imagina, é são velhos, meu. Imagina, o teu, o teu tio Não morre, estás a ver? E a, tua, e a tua mãe Não. diz, ah, vamos ver o, nosso, vamos ver o tio. Tem que ser, tens, tens que esperar que, que a que tua mãe... Tens que, que te diga, olha, é nesta campa aqui. Exatamente. Os cemitérios são grandes como o caralho. E, e, e, e, e, e, só, e tendo em conta, as, as projeções de mercado vão crescer, estás a ver? <risos> <risos> Isso. E faz todo sentido, olha, faz. É verdade. Mas, mas podemos voltar ao tema... É não, não, não, vamos voltar ao tema... Não, mas calma, isto okay. é importante. Em vez de tentarem tecnologizar tudo, uh -huh. <risos> é uma planta que é entregue na entrada do cemitério. Um sinaleiro, não é? Sim, isso é com batismo, cobreiro, é o coveiro. o coveiro. Sim, as pessoas, uma planta ah, com Mas as pessoas, as pessoas nem querem pegar... Que, para começar não a planta é que em, em papel, papel. Não vou pegar mais em papel. Não quer, não. Olha o chão. <risos> Ela é, ela é aquel, aquela pessoa que, quando vai ao Jumbo, não, não usa os uh, uh, self-checkouts. Não. não, não, não, é boa. Isto é um adora, emprego. É, é boa, adora Conceição, <risos> trabalha aqui há <risos> 50 anos no Jumbo. Justo, é, eu... isso não é para tirar um emprego. A Cassius é uma pessoa ligada muito à dimensão material da vida, mas não no sentido... E motivo, a É, a ligação com o material, com, com o copo, com o papel, com o mapa. E yeah, então, adoro é, mapas. É. Não usas o Google Maps, não? Tá uso o, Google o Google Maps, Maps não. Mas porque é muito prático. Não. Sim. Uso, uso o Google Maps, ok. se tem que me deslocar de um sítio para o outro, por aqui. Mas quando vou a uma cidade, tenho sempre que ter um mapa, tipo para apontar. Fui aqui, fui ali. Isso é fixe. É muito mais fixe. É fixe. Consegues te orientar muito melhor. Yeah. quando segues pelo mapa do Google Maps, Tu estás sempre a rodar o telemóvel. Então Sim, isso não... podes alterar. Suzy. Tudo o que tu fazes <risos> no teu mapa, no teu <risos> mapa físico podes oh. fazer no Google Maps. Mas é, é lindo que faças o que fazes. Não, não é. É só. É lindo. Não há problema nenhum. Mapas. <risos> Você vai abrir uma empresa de mapas, de preservação aos mapas. É. Então, e qual é que era pronto o ponto anterior? Já sei. Antes da app. Ou querias ainda desenvolver assim? Era só isso porque era para não me esquecer, porque senão okay. Okay. podemos voltar ao tema. Sobre a inteligência, inteligência artificial, artificial. Exato. e os próprios limites. Uh, tu trouxeste Telme essa perspectiva do, do design, achas que, que o design vai ter que se adaptar, necessariamente? O design vai ter, sobretudo, o design e, as, e, a, e os empregos que, que lidem muito com, com a tecnologia vão ter que se adaptar todos. Eu acho certo. Mas não é só por causa da inteligência artificial, imagina. Uh, mesmo por causa da, da robótica a robótica vai se tornar mais barata mais fácil de produzir e isso vai tirar muitos empregos imagina há fábricas que as pessoas estão o dia todo a fazer o mesmo movimento uhum. podem perfeitamente ou facilmente ser substituídas por um robô certo. isso vai, vai ser um novo paradigma ou seja, nós vamos ter que nos saber adaptar a isso, a, ter, a, ter, a, a, a migrarmos para outros empregos a criar outros empregos e aí que eu acho que alguns ou muitos empregos vão desaparecer por causa disso. Achas que vai ser no nosso tempo, na nossa esperança de vida? No... Sim, eu acho que sim. sim. Em Portugal? Sim, já vai acontecer. Sim, já vai acontecer. Até porque nem é tanto, nem te fiz tanto na adaptação das empresas que já existem. Já tens quanto... carros que te entregam comida em casa, pisas em casa, tipo completamente autónomos? Em Portugal? Em Portugal não, em Portugal não. <risos> Isso, ah, mas... Porque ele falou de Portugal. Portugal? Que... <risos> não, mas imagina, mas... Ainda não está em Portugal, mas é, o quanto mas tempo é que chegar... demorará a chegar a Portugal se realmente resultar. Portugal é muito difícil em termos de estradas. É mesmo, é mesmo. Olha, é só há pouco é que tivemos trotinetes aqui. Já que... <risos> qual foi ele? Sabes qual foi o... Tipo, alguns uh, não sei se, se até é uma vez falou disto, mas o, do pessoal que faz inteligência artificial para ir exatamente àquilo que nós podemos fazer ou não do pessoal que faz inteligência artificial uh, para full self-driving, para o carro, segundo, segundo, é que eles pensaram que ia ser muito mais simples. estavam a imaginar aquela estrada super quadriculada com um semáforo. E que, e que os peões respeitam as regras, não Se sei, sabiam, e eu, Eles inicialmente acharam. Exatamente. Até a... E repara, continuam, eles continuam a pensar em sistema quadriculado, onde, onde aquilo é estado são sistemas feitos de raiz. Um carro a conduzir na sede do Porto, <risos> sozinho. Aquelas variáveis todas, um passeio. Um passeio Exato, um, um, um, um, um, um, passeio, um passeio de meio metro, um, um, uma tampa enorme, um, uma, um stop que está a gasto de um carro que vem, que vem da esquerda, ou seja, da direita. É horrível e isto isto já nem sei porque esta com estas variáveis pensávamos a falar da, da substituição dos empregos exatamente e por isso há, e ele há, disse que há, há, havia já carros que entregavam certas é peças automaticamente é <risos> Por que eu fiquei chocado. Se fosse em Portugal era... É difícil, mas é assim, é não é no, impossível. Aqui no Porto, é uh, oh, uh, a, a, a tipo, a o tipo, haver Não um... sei, eventualmente. Eu não acho, acho que isso aparece ah, poderá, aqui não. Não Acontecerá. Sim, eu acho que sim. E nem só, nem só no, nos transportes, movimentação, imagina. Uh, não sei se vocês viram aquele projeto piloto do, do continente, que abriram uma, uma loja que as pessoas iam lá dentro, pegavam nas coisas, basavam e... Uh, e a conta saía diretamente... Ah, do... sei, sei. Ah, se esse... fizeram no Continente? Foi, foi. foi o foi. Continente fez uma, uma loja, uma pequena loja. Montaram lá aquilo. Havia imensas câmaras. É. Provavelmente, sei. sim, sim. ok Tinha imensas câmaras a controlar o que tu pegavas das prateleiras. Se tu deixasses o produto sim. na outra prateleira, ele sabia. Ok. E tu basavas e o, o dinheiro saía da, da conta. O Continente já tem isso? É, foi um projeto piloto, sim. sim. Isso era fixe. E as esta loja? Acho que, se não estou em erro, foi em Lisboa. I, ia, se calhar, só que não quero, tenho que ser vendida. Porquê? Ao Você outro sei. lado, ao <risos> oh, Dark Side. O o dark Side, é Eu acho que um bocado vocês estavam a dizer um, isto é o futuro da nossa existência aqui, só que a nossa existência uh, desaparece e nós literalmente íamos querer ir para outro planeta. Queríamos passar a ser. Mas há quem já depois. esteja a tratar disso. Pois é, isso. eu acho que é por aí. Ou é a próxima porta, não. aqui em Gondomar, ou é por aí? Não, mas ué, porque... <risos> não é porque... Ela está para bater uma tecla hoje, já reparaste. <risos> Ai, uh, social, a torcida oficial, nunca me ver aqui. <risos> mas, sabes, mas sabes que é um... É um, é um, um não não diria-me medo, mas é... Mas eu compreendo, de perfeitamente. Forma, eu, eu não eu não tenho este pensamento, atenção. Mas de certa forma, porque eu... Quanto mais coisas digitais para mim, venham todas. Uh, m, ah, sim, os, os teus ossos vão começar a ser uns e dois. <risos> Hologramas, ou <risos> oh, caralho. Não, não. Mas há muita gente que tem esta ideia de que se perder a humanidade, a humanidade ou seja, uh, que a inteligência artificial, uh, vai retirar a humanidade que nos, que nos sobra, que já é pouca. Diga-se de passagem, não é? Foi forte, foi uma frase bomba, que eu, boa Quem fala assim não é gado. Mas eu acho que a humanidade acaba por não desaparecer, mas adapta-se. Que é Tem a ver com aquilo. O que é isso, uma, o que é isso humanidade? <risos> é que... Suzy, senta-te aqui, quer que, Eu quero vir para aqui. É, tá, tá, é estás não, demasiado se interventiva se para não, não estar é aqui. É, estamos, estamos, estamos, estamos -se, no te aqui, Suzy, não explicas. Vai lá. Porque assim não dá. Bente o chapéu. Não queres? Bente o chapéu. Por quê? Estou espenteado. Anda. Confia, ficas bem de chapéu. Confia. Vá lá. Agora fazes o teu monólogo acerca, acerca disso. Então é o seguinte, eu não quero estar nesta conversa. <risos> porque eu revolto-me. o que é que te revolta? Muito... Tu, quando planeias uma viagem, planeias na internet, certo? Sim, é Também... verdade. Eu não quero ser esta pessoa que está a ir contra tudo o que é da tecnologia, é verdade que eu tenho um certo medo e na realidade é o medo, é o que o Castro disse. Assusta, assusta imaginarmos que deixa de existir aquele acreditar que somos infinitos, que a nossa criatividade uhum. é infinita, que eu juntar a minha capacidade criativa a alguém, ou seja, estarmos aqui numa conversa e a nossa junção é infinita. A máquina vai apoderar-se de todo este conhecimento neste momento os telemóveis a ouvirem-nos e a adquirirem o meu conhecimento teu torna-se um ser completamente poderoso certo que é muito mais do que uma pessoa pode absorver é muito melhor em termos de qualidade capacidade colocar isso humano. em termos quantitativos certo quando pode ser só diferente é é aquele aquele exemplo que eu estava a dar pode ser um tipo de inteligência diferente. Eu é sei, mas vocês sabem têm. que a evolução, quando, quando se encontra alguma coisa que efetivamente eh, tem capacidade de evolução, imagina, quando, estamos a, quando se contrata alguém para trabalhar, hum. uma pessoa quer um trabalhador que tem capacidade de evolução, pode até nem ter muito conhecimento naquele momento, mas se ele tem aquele princípio de querer evoluir, é o melhor trabalhador. Porque vai ser sempre melhor. Certo. Então esse é o ponto para o a, ponto a contratação. Que... O, ponto o ser humano isso. deixou de evoluir. E agora parece uma espécie que evolui é mais que o ser então humano. É, o é ponto... esse o teu medo. É... Basicamente. É exa... criamos, criamos o nosso próprio assassino. Ah, é isso. É, é exatamente isso. é Pegar numa máquina, pegar no extremo desta tecnologia, levar as coisas ao extremo, tudo que é levado ao extremo, e é pegar nesta tecnologia e dizer, ok, isto faz com que o ser humano sinta que não consegue evoluir mais. Porque a máquina vai sempre evoluir mais que o ser humano. Mas por exemplo, tu, dando um exemplo que nós temos hoje em dia, tu não achas que as redes sociais já foram levadas ao extremo? E para mim foi, eu tive tipo, quatro ou 5 meses sem redes sociais eu digo isso, e, que eu a tentar e senti que evolui, eu. eu. Gostava de ser mais assim. Me libertei, uh, mas agora ao voltar já perdi aquela coisa de estar ali demasiado tempo, um, ou aquele instinto de ir ao bolso e pegar... Uh, sim, actualizar. já tenho notificações há muito tempo uh, das, das apps e nem é que eu, eu nem publique, isso, isso já não tinha mas sim, eu senti que a, a minha capacidade criativa não é que seja muita, não é, não é nada especial mas eu efetivamente conseguir ou escrever ou desenhar ou ter vontade de chegar a casa depois do trabalho o que é que eu vou fazer agora? Desapareceu porque eu de repente sentava-me, metia uma cena no forno, sentava-me em frente ao forno e... Uh, 40 minutos, estava ali à espera de uma lasanha de espinafres. <risos> <risos> 40 minutos... 40? Tu, tu, uh, não é 40 minutos, metes, claro, 10, minutos pré né, metes 10 minutos a pré-aquecer o forno. Acho que eu sossego ah, sei as instruções ah, todas. ela está a contar, não, as não, as está as contar uns 10 minutos <risos> para aquecer é o forno. É é <risos> ok. Não, Quando pré-aquecer o forno fica muito melhor. Mas tu estás a avaliar uma coisa que não faz muito, que é o seguinte. Tu... Se calhar, tua é que a tua criatividade não passa por ver outras coisas. Pronto, isso, isso também é um ponto. Porque as redes sociais abrem muito aso. É as, os seres humanos estão cada vez mais criativos por causa das redes sociais. É verdade, é verdade. Okay, sobretudo okay. a criatividade individual. Não? Se calhar, tipo, as pessoas estão mais. E, e, e cada vez mais porque se tu fores criativo, ao mesmo se fazes um copycat, estás a ver? Mas se tu tiveres alguma. se fizeres alguma coisa. E agora a criatividade aqui não entra no barulho. Tu tens a dopamina do like, a dopamina das views e cada vez há mais pessoas a fazerem merdas. Estás a ver? Eu acho que as redes sociais trouxeram isso. É bom, é entretenimento e há coisas muito boas a aparecer. Porque assim, nós sem as redes sociais tu não tinhas... Estavas a jogar aqui a Playstation. Não havia mais bebês? Não, não é isso. Mas não estavas tu, neste momento, tens muitas pessoas a criar coisas. longe que se não houvesse redes sociais, calhar não estavam a criar, estavam a fazer outras coisas, a jogar, ou a ver um filme, ou uma série, e tu aí não estás a criar, estás a consumir. Entendi, faz sentido, e eu acho que o meu medo é de... se calhar o meu medo é mesmo comigo, de... Será que eu não sei qual é o limite? Acho que é bom encontrar um limite, ou encontrar um equilíbrio no uso tanto das redes sociais, no uso da tecnologia. Eu acho que está mesmo na questão de o limite, o limite, o exagero, é que ruins everything. É, esta questão de ver outras coisas, eu vou para o Insta, tipo, o que me fez voltar ao Insta é, é isso, ver coisas. Ah, não é as pessoas, definitivamente, não era nas pessoas que eu me perco. Eu perco... Uh... Conteúdo artístico. Sim, também, no sim, no Insta. Não é só artístico, pronto. Eu estou aqui, ir é grande artista, não. Na realidade, estou para ali a ver carrinhas, carpintarias, mesmo. Sim, isso não é arte. acaba a mesa bem feita, o caralho. Qualquer merda assim não é arte. É arte. E então, de repente estou a ver, pronto. É verdade, também não posso ser uh, falsa. É verdade, se forem ali à minha página, não aparece só isso. De repente eu pesquiso um creme, um problema de pele, e de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 para lhe dar <risos> um é? para ela ter peixinhos. Isso, so, isso, são os, isso são os peixinhos das pessorias, não é? é, é. é. Ah, Olha, tu podias procura. arranjar os peixinhos para comer os restos de. Para quê? <risos> que dor, uma podia arranjar, não. Eu, eu perco-me num buraco que é o de não encontrar o limite do quão fundo eu vou na pesquisa. Ou seja, eu acho que o ser humano. Nós, nós queremos saber tudo, mas é tão bom às vezes não sabermos tudo. A cena do Fernando Pessoa, do só sei que nada sei, é melhor só sei que nada sei. É melhor uma, aquela outra. É melhor a, a cena da inocência. Às vezes a inocência faz-nos melhores pessoas. Eu não quero saber tudo. Há coisas na vida, eu estou a olhar para vocês. Imagina que com a tecnologia aparecia mesmo tudo o que vocês estavam a pensar. Eu não quero saber. É melhor não saber. Mas imagina, imagina que num universo... Tipo, não é um, neste universo daqui a 50 anos, tu olhavas para uma pessoa e vias tipo o histórico... De pesquisa? Do Google! Google. Do Google, da pessoa. Ah, é? Gostavas de saber isso? Gostava, acho... imagina! Eu sem controlo já estava lá ah, a pesquisar, é, é, é. já queria não, saber. eu acho que vai mudar a tua opinião... De... Pode ser muito bom ou muito mau, porque... Há pessoas que tu achas que, podes, que podem ser mais pessoas... Mas, segundo o histórico delas, uh, se calhar não só assim tão pessoas como isso, e depois tens aquelas pessoas tu que tu achas que são. Oh, <risos> sim. Não, mas o, o histórico. mas dá Geral. Imagina bem, que tu. dá para ver. Pode dar para, para mudar a tua opinião acerca das pessoas. Agora, mas isso não. Mas, mas tudo dá As mudar... leis da privacidade. Mas tudo dá para mudar a tua opinião, desde a forma como te vês, como falas, como te calças. Sim. Tipo, não é, era só mais uma... uma era, só, era, era algo até mais específico para tu julgares alguém do que simplesmente a tua cor de pele, a tua etnia, a tua forma de andares, de vestir de falar Mas não é melhor <risos> a conheceres a pessoa? Mas, mas é... conheces mais a pessoa como é? Pela cor de pele ou pelo histórico? Não, <risos> pelo histórico. Mas não é melhor o que a pessoa escolhe te contar Exatamente. e depois o que descobres? Qual é a piada de descobrires logo tudo? Vai perguntar a uma, a uma das pessoas que morreu com o Jeffrey Dahmer. Não, eu não vi isso. Não, mas na vida tu sabes aquilo que a pessoa te conta. Agora, se é mentira, se é verdade, tu não sabes, mais ao acaso. Certo, mas é a descoberta, a piada, é querer saber sempre mais. A piada é o crescimento. Agora, tu vês logo tudo, íamos perder o interesse nas pessoas muito mais rapidamente. É o que acontece agora, tu. No tiner, para e para falar nem essas falar coisas. que isso, isso pressupõe sempre uma interpretação, não é? Nós vermos claro. o histórico, nós sabemos lá porque aquela pessoa está a pesquisar aquilo. Se calhar a pessoa está a pesquisar aquilo porque vi uma notícia qualquer, acho que querido pesquisar aquilo, não quer dizer que se tiver a pesquisar por uma arma qualquer o cara quer dizer que vá matar alguém e estar a pesquisar um homem... aí, o teu preconceito ia estar sempre a ser julgado. Estavas sempre... tudo que tu, tu visse era preconceito. Calhar... preconceito, preconceito, preconceito, preconceito, preconceito. Eu já, já pesquisei como é que se matava uma, uma pessoa, <risos> mas era para ver se o Google respondia. há pouco Chico mandou. Pronto, manda estás a ver, e alguém que visse isso, o que é que ia pensar de ti, estás a ver? Há pouco o Chico é sugeriu nós pesquisarmos uh, pornografia do Super Mario. Não sei Exatamente. Que o é. <risos> <risos> com uh, Como é que era? I'm Stuck do... I'm Stuck uh, Super Mario porno. Foi assim coisa. Oh, Imaginem alguém é. ver isso no vosso histórico. Isso, mas não, isso não acho não. Obviamente vos ia julgar. Por isso é que eu introduzi essa conversa com a seguinte pergunta. Quem quer estragar o seu algoritmo para sempre? Exatamente. Ok, então tem que ser a pesquisa... Sem serem anónimo, que é para ficar tipo... Eu já fui a poços muito fundos no Google. <risos> <risos> okay, vamos, vamos ver isso agora? Pronto, vocês a continuam a falar e eu pesquiso Google. pornografia. Eu, e tenho uma <risos> amiga, que não posso referir o nome, que é no YouTube. Ela já foi a sítios muito deep. Nós às vezes partilhamos eu a minha pesquisa, pesquisa no Google e ela é do YouTube. Ah, é e é tudo. é tudo a partir da uma e meia da manhã. Sim, mas, mas, por exemplo, tu tens, tu tens duas coisas que é importante: que é não deixa de ser interessante tu saberes. Ou seja, nin, nunca ninguém, estás a ver, só se estiver muito à vontade contigo, é que te vai dar, é que te vai dar o, o, o story. A verdade não, as merdas mesmo a sério que lhe passa pela cabeça. Estás a ver? É, é, é interessante tu ir conhecendo a pessoa cada vez mais, cada vez mais, até isso, poderá, isso vir ou não, estás a ver? Mas tu já tens algum, alguma. Informação extra sobre a pessoa pode-te ajudar a abrir tipo esse, esse, essa conversa. É verdade, imagina, é um imagina, eu gosto Imagina, eu gosto de ver, de ver vídeos de gatos com meias. <risos> Curtos, é engraçado os Pofa, gatos. eu nunca vi isso. Tá, <risos> eles não, pessoas, <risos> Porque eles não têm sensibilidade nas patas, então <risos> parecem oh. sempre assim, para patinar. Uau. Se é uma cena que... mesmo, muito Se nicho, eu, eu, se se eu estivesse num date com alguém e se essa conversa viesse ao de cima... Eu viria, viria. Eu, eu iria... Não, eu não diria isso quer dizer, só se a pessoa estivesse interessada, claro né? não tipo, ah, bicho, nem sei o que é que é isso mas era fixe tu teres esse, esse know-how da coisa para poderes... Falar. falar. Eu acho isso mesmo esquisito, a cena de tu eu... quereres ir preparado já para falares aquilo que sabes que vai ser bem aceito pela outra pessoa Oh, caso isso é bem eu bem eu muito marado. isto. Não, não é, tens imagina. -te. Não é marado, porque qual é, qual é o propósito de um date? É que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 Mas imaginem o quão descartáveis vão ser depois. É porque tu olhas e dizes ah, next, descarto por causa disto. Mas depois conheces a pessoa e provavelmente até vais conectar por assuntos que claro. nunca, que não estavam nesse teu claro, histórico. Sim. Que tu descobres o histórico. Oh, é o exagero, falta só, só o Eu o que é que estás a dizer. Mas toda a gente é descartável, ponto. Eu sei, mas é a cena é do tu, ser é tão saber... facilmente descartável, mas a rapidez. É, mas cada vez vai ser mais. Ou não, Ou se sim, formos é? para o, se, Pronto, eu também não quero ser esta pessoa, esta que vai a, ser é hippie é? aos é 32. É? Aos é 32 é? nós, estamos, nós, estamos, nós estamos, os nossos bailotes e os nossos avós e bisavós estavam juntos porque era... Conveniência. A... E era a forma de operar. Dos sim, era um exagero. Imagina o teu avô com Tinder e com pornografia no telemóvel. Ele Se acaba muito mais, era mas igual. A... Acho que era igual, porque ele estava adaptado naquele... Ia-se adaptar à, à cena de haver Tinder e... Não, não, não. Imagina e o teu avô de repente... Ah, de repente. De repente ok. pumba Tinder. Sim, sim, é para de quem para telemóvel. aquelas no Tinder. Não, elas, <risos> é, oh, maluco. Sim, sim. Nós já estamos... Nós somos criados numa geração maluca. Sim. E é por isso que nós trocamos trocámos muito de parceiros e, e a nossa definição de amor é muito, é muito... Passageira, transitória. Mas está um, um bocado melhor, eu acho. Achas que está melhor? Sim. porque okay, depois tá estás a dizer, tipo, pandemia... Não, não. ele não está a falar da pandemia, está a falar uma questão geracional, certo? Sim. O nosso avós... O nossa avós... É, nossa nossa voz... Da maneira que falaste, pode ser, tipo, Não, nossa voz era muito não. mais... Não. Uh, Obrigatoriedade, quase. Sim, fiquem no... O amor, tipo, um casal é é melhor? Eu não, não acho isso. Não é melhor, mas a definição de amor, estás a ver? A definição do amor, do cuidar... do cuidar do próprio, mesmo quando as coisas estão más. Sim, sim. Ou agora as coisas estão más, primo Mas isso é um bocado... Ah, Mas recto. essa é a parte boa. Não é bem assim. Lá está, como eu estava a dizer um bocado, isto nem oito nem oitenta. E eu, olho os meus avós, por acaso, uh, divorciaram-se aos setenta e tal anos. Oh. Ou seja, é uma cena que...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 Se foda, não, não tem que haver. Como é que se, se... foda? E é aí uma... eu, eu falo assim para a minha avó, ela fala pior, honestamente. Mas, mas pronto, mas é verdade, é. Pronto, não. Uh, para mim, custava muito mais saber que ela vivia com aquela pressão, com aquela vergonha de falar que isto estava-se a passar, do que, -pro -pro do que propriamente pensar que nós ivamos se divorciar. Tipo, pronto, foda-se, eles estiveram juntos. Aqueles anos todos deram-nos muito boas memórias, a mim, aos meus primos, pronto, ajudaram-nos a criar e tal. Mas não quer dizer que tenham que estar juntos para sempre. Efetivamente, eram pessoas que não. Pronto, que já não se davam e acho que fez todo o sentido ter acontecido. E eles agora aquilo. ainda falam? Não. Então não tem, dar os dois? <risos> já foste ver. Porque é que és pesquisar? Não, não, não mas a tua avó já foi há muitos anos. Eu não sei se não, é um isso assunto. Isto até que isso é relativamente recente. Uh, sim, é relativamente recente. Foi assim, uma cena que, pronto, claro, deu ainda confusão. Mas imagina, no Natal, por exemplo, como eles são os meus avós maternos, quando é o Natal, do lado da minha mãe. São ambos pais da minha mãe e dos meus tios e, portanto, eles passam o Natal juntos. Só okay. que a minha avó... Foi há quantos também, anos? Três, dois... Okay. Nem, nem chega a três isto. E eles não se falam? Imagina, não é eles não se falam, a minha avó... Uh, pronto, a minha avó mentalmente já não está assim muito bem, aquilo é mesmo que dito para mim, porque, imagina, ela olha para o meu avô e é como se... Ele, às vezes, a minha avó até fala para ele porque ela parece que não se lembra, ela... Aquilo deve ter sido um lhe trauma ou caralho, não sei. Parece que ela apagou aquilo da cabeça dela de uma maneira que está ali aquela pessoa. passar o Natal connosco e ela é como se não soubesse quem era, percebes? E, é assim... E depois não vai... Pó... Um, ora bem... Quem é que ficou na casa dos avós? Quem é que ficou... Foi ela, foi o meu avô que saiu. Ah, okay. Aliás, uma das coisas que até deu o trigger à separação... Isto não era para ser só para divórcio dos meus avós, mas pronto... <risos> <risos> Também quem me manda a mim ser desbocada, não é? Mas, pronto, basicamente a cena que deu o trigger aquilo foi mesmo a cena do meu avô ter comprado uma casa, que a ideia era ir viver para lá, e a minha avó aí, olha, ideal, comprou uma casa, baixo escaralhinho e eu fico na minha. minha casa. <risos> <risos> <risos> <risos> sim, bem, mas, pronto, está Ok. Estou um bocado a perguntar ah, que bom, olha, tu queres que eu vá para aí Opá, ah, Mas eu não vou andamento, está a ver? Pronto, Mas não se eram se mesmo no papel ou foi só um... Foi, foi. E eles estão casados há quantos anos? Foi, pá, desde os 16. até o então, é no mínimo. 16 ou 17. É mas... a essência está na mesma, só se, se calhar no motivo aí. do Era casamento. Sim, 50 e tal, sim. Utilidade. Olha, assim é, é a típica história práticos. que nós, provavelmente, temos também quase todos com os nossos avós, que é se a avó engravidar tem que casar com o gajo que engravidou porque... Não era avó ainda, Pronto, sim, claro. Sim, mas pronto, era muito comum e foi isso que aconteceu. E claro, aquilo foi por obrigação daquelas pessoas. Pronto. Nem quero dizer isto, sou mesa bárbaro. Pronto. Ah, e efetivaram. Exato, e isso não suponha que tinham que ficar juntos para o resto da vida, por amor de Deus. Mas eles pareciam felizes. Sim, no início, claro que eles eram felizes. Opá, eu tenho memórias de infância mesmo. Incríveis, graças aos meus avós, pronto, nós íamos sempre férias para a aldeia com os meus primos, e o cara seja aquilo. Olha, tive uma infância super feliz, mas pronto, eram felizes se calhar aos nossos olhos, mas se calhar dentro deles nós éramos crianças, a ideia que eu tenho da minha infância, claro que eu não sei tudo o que passou pela cabeça, que era da minha avó quer do meu avô. Pois não tinhas acesso ao histórico. Não, que histórico. Oh, histórico. Isso... Mas claro. eu, acho, eu acho que os teus avós são um bom, um bom exemplo. Porque eu, eu acho não. que há muita gente que está numa relação infeliz com, com, com muitos anos e quer separar e não tem coragem. Eu também acho Eles são os modernos. Oh, até conheço tantos casos. Mas... A minha avó, é, tá mesmo, é como eu vos digo, ela não está muito, pronto, meio com demência, uma cena assim, tipo, ela nem se lembra bem aquilo na cabeça, ela não está muito, uh, pronto, não está muito ciente do que se passou, mas na altura em que isso aconteceu, que isto depois também tem a ver com medicação e merdas, pronto, que... Enfim. Uh, mas na altura, efetivamente, ela teve que tomar aquela decisão e... E pronto, foi a cena dele de, de ter comprado a tal casa com a ideia eles se mudarem para lá que fez ela aproveitar aquilo mesmo para se calhar fazer o que já, sei lá, quantos anos é que ela já estava à espera daquilo, de sentir aquela... Libertação. Livre... Mas para ele, tu sentes que ele é capaz de já se ter arrependido? Assim, Ou oh, Agora não está era no era Quem <risos> cozinhava? <risos> oh, por acaso, quem cozinhava era a minha avó, mas o meu avô Zé se muito bem. Por acaso, é, é um homem que yeah, Sim, okay. ele com a idade que tem até está bastante está mesmo bem, faz exercício todos os dias, comprou uma ca a casa que ele comprou até relativamente perto da praia, estás a ver que era a ideia de ser a casa final para ele ficar com a minha avó, mas mesmo hum. ele já só estava com a minha avó, aquilo é me esquecia por causa dos problemas de saúde que ela tinha também, ele já sentia aquela obrigatoriedade de tomar conta daquela pessoa e de certa forma, tipo, ok, agora estamos divorciados eu já não tenho este peso também na minha vida, porque eu sinto que ali já não havia nada que fizesse durar aquela relação e de certa forma... É na saúde e na doença. Opa, mas sim, mas eu, não, oh, eu Susie, percebo. Mas tu és uma pessoa isso. mesmo apaixonada, não és? Tu és mesmo e foda ela, e ele Ela, cuidava é, muito ela bem é do amor. minha é mas não deixa de ser um peso do caraças <risos> Para uma pessoa andar constantemente assim a ir a consultas Ou seja, tu querias que tu, tu és mesmo aquela mulher de família, né? Que quer é casar, ter ou dois meninos. <risos> um casal, o, o menino mais velho, para proteger a menina, não há mais menina. <risos> né? Ter dois Ai, Não é bem assim, Ou três ou quatro. É mas tu é é és não não é a mesma pessoa, não é? Ter aquela, ter aquela Volkswagen carrinha de sete, né? pelo vários aos treinos. Ah oh, pá, que fofa. <risos> Uma tenda daquelas com quartos, foi acampar. Depois tens o teu homem, tens o teu homem que é um tesudo do caralho, que vai é para, é para o meio do mato fazer fogo com duas pedras, né? Todo mundo. <risos> é, mas, mas, mas, está tudo. Conclusão, equilíbrio. Equilíbrio. Sim. Ah. Não, Suzy, fica aí agora, estamos todos. Aí. Eu falo aqui ao teu lado, pode ser? pode Muito obrigado a vocês que aqui vieram, a quem nos segue. É para isso que nós, nós fazemos, principalmente este episódio de celebração. Espero que toda a gente tenha gostado de aqui estar. Quem ainda está aqui certamente gostou de ouvir este tempo, estas conversas variadas. Que remédio. <risos> Muito variadas. Deixem like, subscrevam-se, se for Up3, hoje oh, não é dia disso. Se Souza, levas o título de cambiar? Obrigada, mas eu queria Pronto. aquele do... Está com ele, tens que roubar. Obrigado. Estou tensa. alguma então coisa a acrescentar? Nada. Não? Posso dizer o comportem-se? Pode-se. Diz, diz, diz, diz, diz. Qual pode? pode Comportem-se. <risos>